Fazendo, fazendo apenas um teste de áudio aqui, galera, para ver se está saindo tudo certo aí na live aqui no YouTube, beleza? E aí, galera do Ecom Podcast, suavizaço, como, é como é que vocês estão? Hoje é um dia especial, pois vamos apresentar três produtos incríveis que vão mudar a vida de vocês. Em primeiro lugar, temos o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. Esse curso ele é perfeito para quem quer se especializar em segurança e obter um diploma de nível superior com aulas dinâmicas e corpo docente altamente capacitado, você vai ter tudo o que precisa para se destacar neste mercado. Em segundo lugar, nós temos a fórmula negócio online, o treinamento mais completo e abrangente para criar um negócio online do zero. Este curso está oferecendo uma formação gratuita e funciona, e funciona, mas funciona mesmo. Se você forniciante, sem investir nada e sem conhecimento prévio. Não importa a sua idade, escolaridade ou conhecimento, tudo o que você precisa está na Fórmula Negócio Online. E melhor parte de tudo é que agora você pode acessá-lo gratuitamente. Basta acessar o link na descrição logo abaixo aqui desse vídeo, tá? Então, temos o terceiro e, por último, mas não menos importante, o Emagreça Ainda Hoje, desafio 19 dias. Esse desafio é perfeito para quem quer perder peso de maneira saudável e rápida. Com 19 dias de dicas e orientações de especialistas, você vai conseguir alcançar seus objetivos e sentir incrivelmente melhor. E lembre-se, galera, o link para cada um desses cursos incríveis está logo abaixo na descrição dessa live aqui, tá? Então não perca seu tempo e essa chance de mudar a sua vida. Até, até o próximo é, live, vídeo, vocês vão conseguir ver novidades aqui na Ecom podcast. Não posso deixar também de agradecer aqui Algumas pessoas muito especiais, como Pimenta de Cheiro, restaurante do meu querido amigo Douglas, também Labrasa, que hoje não pôde estar aqui nos fornecendo o lanche, até porque não estamos com convidados presenciais, e não muito, mas muito, muito de vera importante, Rodolfo, importadora Fácil Negócio. Estamos junto, galera, e aqui também, né? Tenho que agradecer imensamente, né, ao nosso ilustre e, e maravilhoso convidado de hoje, nosso querido amigo Leônidas, que nos está é, nos permitindo essa resenha aqui, né? É, comandante da Guarda Municipal de Paranaguá, seja bem-vindo, Leônidas. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela convite e obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar é, passando um pouco do meu dia a dia, passando um pouco da minha vida, e, inclusive profissional. Honra que é nossa, rapaz, em estarmos junto com você. É, uma das pessoas que desse Brasilzão afora é, presta serviço de segurança pública para toda a população que está aqui, né, é, precisando de... Então, meu muito obrigado em nome de todos, é, sei lá quantos brasileiros nós somos, mas em nome de todos. Meu querido, já sendo assim, né, e com esse sorrisaço que você tem aí, que nos recepciona, é, me conta um pouquinho da sua trajetória de vida, claro. Ah, eu estava lá né, no óvulo da minha mãe, no esperma do meu pai, nada disso, esquece. Acelera o processo, vamos lá. Quem é você, Leônidas? Vamos lá, se apresenta para a galera. Tá, eu sou filho de Estivador, né? É, a vida toda. Morei praticamente quase a minha vida toda aí lá na Vila Guarani, próximo ao porto. Né? Então, filho de pai Estivador e mãe do lar. E com 21 anos, aí, acabei entrando na corporação né? da Guarda Civil Municipal, na época em 99. E estamos aí até hoje na batalha, é, dando um pouco da gente aí para a sociedade Parnanguara. Então, resumidamente, praticamente, esse é toda a minha vida. Quanto tempo você está na guarda, Leônidas? Esse ano eu faço 25 anos. Rapaz, é uma vida, hein? É uma vida, né? É. É uma vida. É uma vida. E sempre em Paranaguá, você atuou em outra cidade. Como é que foi, irmão? Sim, é a Guarda Civil de Paranaguá, ela, ela atua no município, né? Eu passei um tempo em Brasília, no batalhão da Guarda Videncial, mas foi, foi tempo de, de, de serviço militar mesmo, e, e logo já retornei para o Paraná. Você estava onde, em Brasília, fazendo o quê? No batalhão da guarda presidencial, tempo de, de servir ao exército. Cara, esse batalhão é aquele que fica na rampa de acesso, de branco, com chapéu vermelho, é esse, não? É praticamente esse. Caraca, que maneiro. Tipo, uniforme de gala seria isso, não? Sim, sim. É, é, aquele, é o verdadeiro é, uniforme de... de de guarda presidencial, né, é a calça creme e a gandola túnica azul, né, aí você usava um x branco é, nele lá e um, e um cap é, com um pompom ou um penacho, né, dependendo de se você era oficial ou praça. E pompom fica para quem? Para oficial ou praça? <risos> <O> prato, né? <risos> que sacanagem Oficial usa penache. Entendi, entendi Então tá, aí você decidiu Entrar para a Guarda Municipal Teve alguma história é, Na sua vida Que tipo, te deu um clique E falou, porra, isso aqui é bacana Enfim, teve alguma situação do tipo? Eu, na época eu tentei fazer um concurso da polícia militar né em 98 só que eu ainda estava finalizando o meu ensino médio na época ensino médio aí era era complicado da gente é, fazer trabalhar né e, e, e estudar ao mesmo tempo então 98 lá eu tentei prestar concurso muito concorrido né como sempre né e acabei não não conseguindo aí e comecei a optar por, pelos concursos públicos. Né? Então, em 99 teve a oportunidade, em praticamente janeiro fevereiro de 99, o prefeito da época abriu o edital nosso aí, é, é, né? sendo que a nossa guarda aí ela é de dezembro, 17 de dezembro de 98. Foi quando o nosso saudoso prefeito Mário Roque acabou. É, instituindo a, a corporação dentro do, do município de Paranaguá. E de lá para cá, acabou tendo o concurso nosso aí é, em 99, a, dia 1º de, de, de julho de 99, a gente começou a fazer o curso de formação. E de lá até novembro aí foram meses doídos que é, eu trabalhava na época, né? Eu, eu era servente de pedreiro na época, então, trabalhava na parte do dia e à noite estudava. Então, não foi muito fácil né, para a gente é, manter né, o curso de formação também em dia. Mas, graças a Deus, tudo, tudo se abre com trabalho. Né? Então, não foi fácil, mas também foi gratificante. É aquela história, né? É, nada... Na nossa vida é fácil. Para aqueles que nascem já em berço de ouro, modifica um pouco essa oratória minha. Mas para a grande massa da população, né? a gente tem que batalhar de fato. E é, é muito gratificante ouvir isso de você, porque você veio de baixo, não menosprezando a função e a profissão que você exercia na época, de forma alguma, graças a ela que você chegou onde está. Então a gente, né, tem que respeitar e tem que você no caso tem que ter o orgulho disso, né? Então é, na, na verdade, né, eu tive, eu, eu trabalhei como chapeira de lanchonete desde os 14 anos de idade, né? Até mandar um abraço aí pro o primeiro patrão lá que foi o, o seu Eloy. Provavelmente se ele não acompanha agora, ele vai acompanhar essa, essa, esse vídeo aí um abraço para ele e daí seguir para outra lanchonete e até a parte quando era de menor, né, precisava é, não precisava trabalhar, né? A mãe falava, vai estudar, o pai falava, vai estudar, tinha de tudo é, que a gente podia ter, né, como é, filho de, de estivador é, na época lá, a estiva era era muito boa, né? nossa, a nossa estiva ela dava é, material escolar para a gente, entendeu? Então era só estudar, né? É, mas sabe como que é, né? Jovem aí não tem é, às vezes muito juízo aí para ficar só estudando e queria trabalhar, então comecei a trabalhar cedo aí para conquistar as coisas, né? Do rosto da gente. Então comecei em, em lanchonete e acabei indo para construção civil com um amigo meu que é policial militar também. Entendi, isso, isso é suma é, importância, né, é, toda a história de vida, por isso que eu perguntei, né, de onde que começa, né, é, a, tem uma brincadeira que eu faço aqui, né, é, que seria assim, né, tipo, uma brincadeira falando em inglês, né, só que não em inglês, por isso é uma brincadeira, é, Don't you high, don't tu rein, né, tipo, seria para onde tu vai, para onde tu vem, né, então, assim, uhum. é, sempre começa é, uma, na base, né, e a base de, da educação, a base alimentar, a base de tudo é o que nos torna um, um ser humano bacana ou um ser, humana, né? um ser humano não bacana, né? Então, é. aí você, vê, ah, pô, você viu seu pai trabalhando de estivador, então seria muito estranho se você ficasse naquela porra, tô de boa aqui, tá... <risos> não, não, ter, não, não teria como, não teria como, não é isso? foi ajudar, né? ajudar a família, é, ajudar a mãe, o pai. Então, acabei, acabei indo trabalhar cedo aí, até deixei um pouco de lado os estudos aí, mas é, graças a Deus consegui com a ajuda deles aí é, me formar, né? É, e conseguir passar nesse concurso público aí em 99, aonde estou até hoje aí. Graças a Deus aí muitas portas abriram para mim, né? Muitas é, eu digo que é ó, o guarda, ele tem várias oportunidades, né? Eu já trabalhei dentro da corporação aí em segurança de baile, rape, é, frente de, de, de loja, então você corre atrás, né? Fazer o que? A necessidade bateu, você está você tá indo indo conforme a sua necessidade. Graças a Deus, né? Agora a gente não, não tem mais essa, esse tipo de necessidade, podem, eu, eu digo que eu sou abençoado, em 20 quase 25 anos de corporação aí, eu não tenho a, a necessidade de fazer mais bico. Isso é uma maravilha, isso é uma maravilha. Deixa eu passar aqui algumas orientações é, para as pessoas que podem estar nos ouvindo nesse momento, ou até mesmo após, é o seguinte... Nós estamos fazendo é, essa live aqui, esse podcast hoje, por distância, então precisamos é, da é, compreensão de vocês que estão nos ouvindo para poder entender que a distância necessita de internet, necessita de várias situações, tá? Então, para que fique mais cômodo, né, para o, os meus convidados, inclusive quando eu conversei com o Leonidas aqui, né, a gente falou, olha, pode fazer por link e tudo mais, mas existem né, problemas, né? e a internet é uma coisa que ninguém nunca conseguiu entender, porque quando chove, ela fica ruim, quando faz sol, ela fica pior. Então, <risos> é, eu peço a compreensão de todos vocês que estão aqui é, nos assistindo, e que dê uma desconsiderada em alguma situação técnica que possa estar é, tá vindo a acarretar, mas não é culpa nem do convidado Leônidas, nem culpa aqui do Imperador, nem da Ecom Podcast, e sim né, dessa situação que a gente chama de internet. Tá? Então, dado essa informação, vamos voltar ali. Leônidas, eu tenho várias perguntas a fazer para você, várias. É, a galera sempre quer, sempre quer escutar os famosos causos, né? as famosas histórias de boletim de ocorrência, de situações, mas para que a gente acelere esse ponto? É, eu tenho que conhecer e apresentar mais você para as pessoas, tá? Então, assim, uh, eu vejo aqui ao fundo, única coisa do que eu consigo enxergar, da onde você está ali, né, é, sendo mostrado, a é, única coisa que não me agradou, sinceramente, que me deixou, assim, com um pontinho de raiva... É um escudo ali esquisito, tipo um negócio meio Sim. de Bambi e tal. Ah. E... <risos> ninguém é perfeito. Tem que ter. Ah, tem que ter, mano. São Paulino, fazer o quê? Eu São Paulino. Nem tudo, é, é né? engraçado. Não, não ninguém, ninguém é perfeito. até é engraçado comentar que o meu menino agora tem 21 anos, né? É São Paulino agora, né? Mas é, tem um caso meu que, quando ele tinha uns dois anos de idade, eu comprei aquele kit de, de meias, calção e camisa do São Paulo, né? Lógico, né? E acabei colocando nele lá e ele começou a pular na, em cima da cama lá e gritar, vai, vai, Corinthians! <risos> Dá risada, eu falei, ô oh, moleque, você quer me quebrar, moleque? <risos> Então vamos lá, Leandro. Eu estava sabendo também, você é praticante da mesma arte que eu tenho? É isso mesmo? Olha, eu, eu fui faixa roxa de jiu-jitsu há um tempo atrás. E aí acabei parando porque acabei rompendo meu ligamento do joelho. E o jiu-jitsu ele força muito, né? Então, e eu continuei no karatê. O karatê eu pratico desde 98 com o sensei falecido agora aqui em Paranaguá, o sensei Aníbal, né? Então, é, comecei a treinar Karate com ele em 98. Tô aí, e cheguei a Shodan, né? Faixa preta, é, primeiro dan. E estamos aí, né? Mano? A gente pratica aí um pouco e, e instrui também. Eu acho que praticamente das 11 turmas que a gente tem na corporação, só duas não passaram na minha mão, que foram é, empresas contratadas para dar o curso de formação. Mas o restante, as outras nove turmas aí, inclusive essa que está se formando agora, dia 15 de novembro, a gente vai conversar sobre isso também, é, também passou na minha mão. Então, tive a honra aí de, de instruir, de dar um pouco do Karatê, um pouco da defesa pessoal que a gente aprendeu do, do saudoso sensei amigo. Maravilha, a minha arte, ela é o Karatê, também sou primeiro Dan, né, então eu treino já um pouquinho mais de tempo do, do que você ali, você começou em 98, isso? Isso. Legal, eu comecei lá em 92, um uhum. pouquinho mais ali, uh, hoje também por situações que não vem ao caso, nessa situação aí, é... Eu não treino mais, na verdade, se uma formiga bater o pé, eu saio correndo. <risos> <Entendeu>? <risos> uh... O Karatê é igual a andar de bicicleta, mas nunca mais esquece, mas é muito. É, é, com certeza. <risos> então, eu, o que eu peguei do Karatê para mim, é... tirando a luta em si, mas foi a filosofia, que eu sou apaixonado, né, o respeito, Uh, a maneira de você tentar colocar dentro de você e conseguir dissipar determinados problemas, né? isso eu também é... perdi um pouco, não vou mentir não, tá? Eu perdi um pouco, uhum. mas era duas das situações que eu adorava demais. E o, o jiu-jiteiro aí que habita dentro de você não pertence à minha pessoa, eu tenho alguns amigos da área, como o mestre Galeto, Galetinho e Galeto, que apresentam aqui o podcast também. Né? Então, um grande abraço aí para vocês dois. É... Eu perguntei disso aqui, né? porque eu vi que a rapaziada está botando aqui no, no, no chat, né? então botaram aqui um kimono e tal, não sei o quê, falei, vou aproveitar e vou perguntar disso, né? que é legal <risos> poder saber. Meu irmão, eu vi lá nos seus... Nos seus... É, currículos, né? E imagino que seja algumas das coisas que você tenha também aí pleiteando a sua parede, né? O que, que tem nesses quadros aí? Tem alguns cursos, né? Eita! Tem alguns cursos aí que, que a vida me obrigou a fazer, outros eu fiz por gosto, né? Tem, temos ali alguns cursos ali, um, um dos principais que eu tenho aí é o do curso de de instrutor de armamento e tiro, né? Então, é, a profissão me pediu e, e eu acabei é, tomando gosto na, na, na área do tiro. Cara, que legal, isso é top. Eu não tenho coragem de pegar numa arma pra te falar a verdade, viu? Sério? <risos> Sério? É, isso não é a profissão da gente, né? não tem que, que aprender a... a, a fazer qualquer outra coisa, se não utilizar o armamento de fogo, né? E isso é questão de, de vida ou morte para o agente de segurança pública. Então, é, eu me aprofundei, né, no, no, no assunto aí. Não sou expert, né? Eu, eu até tenho vários amigos, aí, né? inclusive tem um, um supervisor nosso aqui que, que estuda isso. É, é, mas eu me aprofundei a manutenção, o manuseio de arma de fogo. Até por questão de segurança nossa e de quem a gente trabalha. Né? Você não, não cometer um erro aí, não acabar tirando a vida de um parceiro e dar um, dar um tiro amigo ou, ou se atirar mesmo. né? Então, está bem me aprofundando aí e virando o instrutor de armamento tipo tiro. Não, não, não entro na, na, na, na seara de, de, de instruir paisano, tá? porque eu acho que é uma coisa muito complicada. Você está lidando com pessoas. É, que às vezes não tem psicológico suficiente para estar tá portando uma arma de fogo, então eu prefiro não não estar tá instruindo o paisano, não estar tá instruindo a pessoa civil, tá? Mais um amigo lá, se você um dia quiser chegar aqui no clube, né? Nossa, ou na praia ou aqui em Paranaguá, é, seja bem-vindo aí que eu, eu vou te dar uma instrução de arma de tiro aí é, por conta nossa. <risos> Pô, legal, cara. Obrigado, obrigado. E deixa eu só fazer aqui alguns agradecimentos e perguntar para as pessoas que estão aqui participando do chat se o áudio está tranquilo para vocês aí, como é que está, tanto o meu quanto o do comandante Leônidas. Por favor, vocês me dão um salve aí. Enquanto isso, enquanto vocês não falam, deixa eu mandar um salve para geral aqui, Leônidas, que estão falando o seguinte aqui. Gustavo Alexandre Poli, Poli, enfim, estamos acompanhando... Victor H. Soquinho, eh, Andréia Gomes Soquinho e uniformizada, uh, Júnior dos Santos, boa comandante, deve ter sido algum comentário que nós fizemos aqui, Júnior dos Santos ainda, uma honra ter vivido tudo isso com o senhor, uh, Júnior dos Santos, oh, rapaz, você gosta de comentar, <risos> Júnior dos Santos, caveira, Júnior dos Santos, karatê, foi ele que botou o kimono, Uh, Murilo Lopes Caveira Deve ser da guarda também Que está ali com bonequinho e relâmpago uh, Alex Vieira de França Boa noite, senhores Estamos na área e tal Salve, salve, irmão Rafael Lacerda Soquinho Caveira Eduardo Rodrigues Parabéns, comandante, excelente trabalho à frente da guarda de Paranaguá Estamos juntos para sempre uh, Anderson Júnior Respeito Moço GM Cordeiro Cordeiro? É. Uh, Hope, boa noite, irmão. Aqui é o GM Cordeiro, de Campo Largo. Andréia Gomes, aí começou a falar do áudio, top. Obrigado, gente. O áudio está bom. Uh, GM Cordeiro, sim, o áudio é, está perfeito. Rafael Lacerda, joinha. E Anderson Júnior, bigode grosso. <risos> de tesuado. <zoaro. risos> é, é essa legal. figura de bigode dentro da, da guarda municipal... Existe regra igual militar? Como é que funciona? Olha, a nossa guarda ela não tem regramento sobre a questão do uso da barba, né? Então, é, eu como comandante, eu gosto de, de utilizar o bigode, né? A questão de, de respeito. Eu, eu, eu, eu tive muito pessoal do, do GOI é, dentro da minha formação, né? E naquela época, a maioria dos, dos meus instrutores utilizavam esse tipo de, de, de bigode, ou alguns que a gente tem muito respeito, né? O nosso, o meu secretário de segurança é um adepto do bigode, então, a hora que você via a viatura do, do, do sargento João Carlos chegando lá, cara, você mesmo não devendo, você corria para dentro da tua casa. Então, é questão de respeito, né? É, é, então, é questão de respeito. Mas a barba em si, é, eu sinceramente eu prefiro é, não, não, não comentar sobre o assunto. Né? Eu não, não, não gosto muito, não, eu acho que questão de respeito, questão de higiene, né? é, se tiver um regamento né, para definir de que forma você vai utilizar é, essa barba, tranquilo, né? beleza, eu sou, sou favorável agora se não tiver um regramento ali tiver bagunçado tiver é, então não, não não curto muito é, a nossa o nosso código de conduta ele não ele não prevê a forma que você utiliza essa barba né então eu também não sou é, nenhum é, ditador né não vou é, obrigar aos meus subalternos ali a arrastar essa barba e deixar só igual igual a do comandante não é, cada um usa da, da forma que você pode usar. Nós não somos militares, nós somos é, civis, então você utiliza a sua barba ali. É, eu, eu, eu prezo pela, pela boa aparência ali e, e que tenha é, uma, uma, boa, uma boa visão a população que você está tá servindo, que você está trabalhando. Boa, muito boa. E deixa eu mandar aqui, que eu esqueci de mandar, e a gente falou isso em off, em off né, Leônidas? A gente lembrou de uma pessoa aqui, que é o GM Jacomel, de São José dos Pinhais, né? Então, deixa eu até trocar a câmera para mim aqui agora, e vou olhar bem para ele aqui, o Leônidas deve rir com o que eu vou falar aqui. Ó, oh, você tem que vir para cá, rapaz. Tem que vir para cá, e aí tu pergunta pro Leônidas, do que que eu chamei você? Tá? Então, você vem pra cá que a gente tá te esperando, irmão, tamo junto. Então, meu querido, é assim, ó, vamos lá. Chega de papinho, chega de papinho de, ah, igual como é que o rapaz falou aqui, bigode grosso, todo mundo falando, ah, gente boa e tal, beleza, quanto comandante, eu acredito que eh, não é a hierarquia que conquiste o respeito, mas sim a postura da pessoa que faz o respeito ser conquistado. Então, isso é muito bacana ver as pessoas te elogiando. Mas eu não estou muito afim de elogio, não. Vamos para a porrada, porque, né, como lutador, a gente gosta de porrada mesmo. Então, vamos lá, irmão, acelera a parada que agora é. Vi também, você gosta de moto aí, né? É, eu já tive motos grandes aí, já tive é, o máximo aí, uma 800 cilindradas né? Eu acabei me desfazendo aí, porque é cara, muito perigoso é, eu não tenho muito eu não tenho muito controle com respeito à velocidade eu gosto de andar dar uma puxada ali no, no acelerador daí a vida da gente em primeiro lugar Então, é, eu, eu achei por bem trocar a minha moto em 800 num carro 1.6 ali bem bem basicão é só curtir a vida né? não estou afim de, de acabar é, perdendo minha vida aí em alta velocidade, então não adianta você comprar uma moto grande aí de uma 800 cilindade, você não vai querer andar a 60 por hora, né, então eu acabei me desfazendo dela, mas eu curto moto, ainda vou ter uma, uma Harley Davidson aí para para passear, para levar minha esposa aí para outros lugares aí, outros estados aí, para passeio. É, isso é muito bom. Rodrigo, obrigado aí por se inscrever no canal e deixa eu perguntar para as pessoas que estão se inscrevendo, ou até mesmo aquelas que não se inscreveram, eh, Rodrigo, se você puder, se você ainda estiver aí na live, eh, quando você se inscreveu, apareceu uma animaçãozinha na tela, e a galera que estiver vendo também pode me avisar, por favor, que a gente colocou um negocinho novo aí na live para acontecer, e eu não estou acompanhando muito bem ao certo o que está acontecendo. Gente, hoje... Eu estou assim, ó, largado e pelado. Tem um programa até que fala dessas paradas, né? Então hoje eu tenho que operacionar, tenho que apresentar, tenho que trocar ideia aqui com o convidado. Ainda bem que nesse momento o convidado está lá longe, que fica mais fácil disso acontecer. Então, né, se vocês puderem também né, me ajudar aqui, eu agradeço e muito tá, a todos vocês aí. E também se inscrever na live, dar aquele like, né? Se inscrever na live, não. Se inscrever no canal e dar aquele like aí para nos ajudar. Vamos lá, Leônidas. É, imagino eu, né, se, se eu tiver errado, equivocado, você me perdoe e todos aqui me perdoam também. Me perdoem também. Uh, mas a cidade de Paranaguá, eu acho que ela não é tão grande quanto a cidade de Curitiba. Ou estou errado? Não. Legal. Não. É, porém, ela tem porto. Tem porto. Dependendo da situação, uma cidade que tem porto, como eu sou carioca, também tem porto no Rio, é uma cidade complicada. Sim, é uma fronteira molhada. Né? Exatamente. E como que a guarda municipal atua numa situação dessa, uma cidade de porto? Você pode dar uma breve explicação para nós, e aí a gente já começa a entrar nas ocorrências. Sim, a, no a nossa corporação ela é uma corporação híbrida, né? ela faz patrimônio público, né? tem vários agentes dentro de, de patrimônio público fixo, e a maioria da do... 60% do efetivo ali, ela está na rua, né está combatendo o crime mesmo, então, é, tráfico de drogas, é, nós temos muita situação de vazada, aí tem, temos várias viaturas, combatendo essa, essa, essa modalidade criminal aí é, dentro do município. E nós temos a divisão marítima, né, que faz a parte da, da Ilha do Mel, do, do, da segurança dos municípios lá na Ilha do Mel, que inclusive a Ilha do Mel é, faz parte do nosso município, né, de, de Paranaguá. É, então, a gente tem é, duas equipes, uma em Brasília e uma em Encantadas, é, uma lancha lá para cobrir a ilha toda, e dois carros elétricos. né? Então, eles fazem essa parte da marítima. Nós temos a, a divisão ambiental também, que faz a parte nas colônias. né? Fiscalização, crime ambiental, é, questão de, de, de, de furto de fio, que isso virou uma moda é, muito grande dentro do nosso município. É, eu já andei sabendo aí por, por é, questão de de mancha criminal, né, que está no Brasil todo, isso não é um, uma, uma, é, uma piora é nossa, né, então não é um, uma, uma situação exclusivamente nossa, está é, no Brasil todo o, o furto, o roubo de fio aí, é, de, de cobre ou de iluminação pública. Então, a gente está fazendo, é, praticamente, é, atuando em todo, toda a parte de crime de... É, flagrante delito, né? É, nós temos a parte de, de flagrante delito com crime de tráfico de drogas, esses furtos pequenos. É, nós implantamos dentro do nosso município também a muralha digital, que está nos ajudando muito com relação aos furtos de veículo, né? Muitos veículos recuperados aqui na cidade. É, eu mesmo já presenciei aí em em uma hora e meia de, de furto desse veículo e a nossa guarnição aí recuperar. Inclusive, estava no encalço também, né? É, assim que eu que eu recebi no nosso no nosso app de, de, de da, da OCR lá, da, da muralha digital, eu fui no encalço também desse veículo aí e acabamos participando da, da operação aí da, da nossa Romu recuperando esse veículo. Para nós é gratificante, né? Você vê... O coitadinho do trabalhador lá é, que se matou para comprar um, um carrinho lá de, de 12, 13 mil reais aí é, no, no mercado e sendo roubado, nossa, ele viu o vídeo lá e ficou decepcionado porque ele falou assim, ó, nem eu abro tão rápido o meu carro com a chave como esse vagabundo aí que acabou levando o, o carro dele lá. E graças a Deus nós recuperamos esse veículo aí e, e entregando ao trabalhador, né? Então, para nós é gratificante, para mim, mais ainda, participar de uma operação dessa. Rapaz, realmente não, não é fácil, não. Não é fácil porque a, o cidadão de bem, ele vai lá, tem o seu trabalho, não interessa, né? Se esse trabalho dele, ele dá um rendimento alto, ou um rendimento menor, não vem ao caso. Mas o ponto é que ele trabalha, ele conquista alguma coisa, e aí vem um vagabundo, vem um humilhante, vem um safado, vem um ladrão, seja lá qual for o adjetivo, e rouba na, né, na maior cara de pau, independente se ele está usando armamento ou não, né, ele escolheu ter aquela ação, né? ele levantou no dia escolhendo ter aquela ação. Né? Então, isso ainda a gente ainda se conforma se fosse o ato somente de levar o bem, tchau e benção, tudo bem, mas não. Tem uns que fazem é, crueldades sem a necessidade de, né? Se aproveitam é. de, de situações. E Paranaguá, ela é, ela é muito agressiva, assim, cara? Muito violenta? Como é que é? Olha, nós estamos com uma briga de facções dentro do município, né? Está se instalando aqui mais ainda o Comando Vermelho aí. O e... Comando Vermelho e chegou aí? Sim. E essa briga, eu, eu acredito que seja no Brasil todo aí, porque eu assisto muito, muito televisão, parte jornalística de, é, policial, né? É, e não é diferente do nosso município, né? Só que é, essas brigas de facções, PCC, Comando Vermelho e ah, tá. é, PGC, né? então está tendo essa essa étnica aí entre as facções né e isso infelizmente vai é, acarretar aí em pegar um, um, uma pessoa que não tenha nada a ver com essa com essa guerra né então a gente tem esse cuidado aí de patrulhar a gente não vai estar tá fazendo é, segurança aí de traficante, infelizmente, vai se matar mesmo, não adianta, nós não, fazemos, não estamos lá, na, nas ruas aí para fazer segurança de traficante, nós estamos fazer, para fazer a segurança de pessoa de bem, é, só que infelizmente aí, às vezes, vai, vai acontecer aí de um, de um inocente desse aí, acabar é, trombando aí, como já aconteceu aqui em Pontal do Paraná, aqui uma família é, ter sido morta por é, tá na frente, na linha de fogo aí do, do, da guerra de, de, de, dos traficantes. Então, infelizmente, isso aí pode acontecer. Nós estamos na rua é, tentando combater isso e não é, não é fácil, sabe? Não é fácil você tá combatendo o crime propriamente dito aí é, de guerra de facções. Então, é, tem policial nosso aí, tem agentes de segurança nosso aí, que às vezes sai de casa aí e já sabe que pode ser que trombe com, com um faccionado desse aí e é matar o morrer. né? Então a gente tem essa esse cuidado aí, tem essa essa esse discernimento aí de, de você tá saindo da rua de casa aí para trabalhar e dar de frente com um faccionado, mas a gente tem essa essa esse câncer dentro do nosso município, guerra de facção. Cara, que complicado isso daí, eu venho do Rio de Janeiro, capital, hoje a gente desenrola é, aqui no pôde com alguns policiais lá do Rio né, e de outros estados também, e o último que eu conversei foi o 26 Freitas, do, do BOP, e cara, absurdo, né? Uhum. Eu que não tenho nada a ver com a situação é, de segurança pública, um simples cidadão comum, né? É, eu não consigo imaginar o que de tão ruim é, eu já passei por assalto, já, né, como cidadão ali, eu já me ferrei, né, então eu já tive carro roubado e tudo mais, mas já levei tiro, né, pela ruindade do, do, do desculpa aí galera, mas do fila da puta, é, então é, enfim, é até ruim de lembrar disso, mas cara, infelizmente, isso é opinião minha e nem quero que você se comprometa em falar coisa do tipo, tá? Mas infelizmente os nossos governantes, independente de partidos políticos, não estou entrando nesse mérito, tá? é, são uma cambada de corrupto, cambada de safado, é todos, e são todos. A facilidade que se tem de entrar dentro de uma política, pelo que se dá de retorno, e que você se vende e tudo mais... Vou pegar a palavra que você usou, Leonidas, que ela é câncer. Então, eu peço mil desculpas por ser carioca e isso ter começado no Rio de Janeiro, né? Todavia, Brizolão né? fez as coisas erradas de maneiras maneiras erradas e chegamos a um caos que nós estamos, né? É, os episódios anteriores aí, daí com o podcast falado com as pessoas lá do Rio inclusive com o capitão me foge o nome dele agora uh, putz, me fugiu mesmo, capitão do BOP já reformado uh, Putz que falha minha, mas me perdoe ele que foi consultor do Tropa de Elite trocou muita ideia com a gente e isso não tem mais jeito né? É, muito triste estar sabendo que chega agora em Paranaguá e daqui a pouco está chegando em Curitiba também, não adianta o governante chegar e falar, ah, porque aqui isso, aqui, não tem essa. Não tem essa. É complicado, é, eu, eu digo que as autoridades né, têm que se movimentar, é, não falo só por isso, não, entendeu? Isso daí é um, um, engloba muita coisa, né? engloba primeiro é, a legislação do nosso país, né? É, tratado de uma forma é, uma forma pífia se né? está chegando gelo né? então a gente está na rua ali combatendo a criminalidade e vai acontecer situação aí ou já situação de você confrontar com, com um faccionado desse aí e a legislação infelizmente coloca ali na rua eu, é, às vezes tem situações aí que eu o marginal sai antes do polícia, dentro da delegacia. O polícia acaba é, tendo que preencher documentação para você deixar o, o, o preso lá, o, o faccionado preso lá, é, infelizmente, não, não, não consegue. Então, a legislação do nosso país, infelizmente, ele favorece, né a, a, as facções criminosas, favorece o crime. É, infeliz, todo esse tempo de... de de segurança pública é, que a gente tem aí, a gente só chega a essa conclusão. Né? É, vários policiais aí, amigos meus, é, delegado de polícia aí, infelizmente, ficam reféns, não consegue fazer nada. Você não tem uma legislação é, rígida, uma, uma legislação que, que, que mantenha esse, esse marginal dentro do, atrás das grades aí, ou, sei lá, dá um, dá um destino para essa pessoa, não temos o que fazer, nós estamos enxugando gelo. Pois é, esse termo aí, enxugar gelo, eu usei umas três vezes, eu acho, e as pessoas ficaram um pouco chateadas quando usei ele, saca? Então, mas eu não vejo de outra forma, eu acho que é enxugar gelo de fato. Né? E isso acontece porque existem é, é, vontades, interesses acima da gente que somos operários de chão de fábrica, né? É. É, o famoso gado. Né? A gente trabalha, morre, vira carne para outras pessoas comerem, né? Então. Então você vê pessoas, né, igual você falou aí, que infelizmente estão na linha de tiro, porque, pô, também vai fazer o quê, né? Tipo, tá trafegando na rua, acontece, ninguém combina, né? Tipo, eu vou combinar contigo agora aqui, né? Ó, oh, vamos trocar tiro ali em tal rua, assim, e tal, não é assim né que funciona. Não é faroeste caboclo. Então, o negócio vai torar de uma forma, pô, vai ter alguém passando na rua, pô, vai sobrar. Aí vai a mídia, né, retardada, idiota, insana lá, e bota umas matérias que, sempre para prejudicar... Né, a, ou a guarda municipal ou as forças de seguranças né, públicas ali talvez até algumas forças privadas né, a mídia tem o dom de fazer o negócio da maneira errada e força mais ainda esse sistema né, que já é falho né, que faz as pessoas em gelo sim, infelizmente né? nós com todo esse tempo de de segurança pública, aí, é, infelizmente, estamos refém à legislação do no nosso país. É uma pena, né? Você ter, ter, comentar uma, uma situação dessa, eu não digo nem questão do executivo aí, é porque o executivo não, não delimita, é, não, não legisla, né? Dentro do nosso país, né, sozinho ele não faz, não faz nada. Se não tiver, é, mas um órgão legislador bom ali, infelizmente, não vai conseguir fazer nada. Eu, eu acredito ainda que é, nós possamos mudar, diferente de A ou B de política, né? É, eu, acho, eu acho que o nosso país está crescendo ainda, né? Está tá um tempo muito muito curto aí de vida, nós temos aí, mas futuramente, quem sabe, aí a, a legislação nossa mude e o nosso país aí, é, não fique mais refém de, de, de traficante, não fique mais refém de, de bandido. Aí, a, a população, às vezes, tem medo de, de, de ligar e denunciar, porque acho que a, a facção ela vai... Eu sei, eu entendo muito bem, né, que às vezes dá medo mesmo, mas é, não pode se calar. Né? É, acho que a gente fazendo a nossa parte, cada um fazendo um pouquinho, aí, nós conseguimos mudar é, essa mentalidade do, do, dos nossos legisladores é, A gente tem que, que aprender né? a, a votar, a fazer as coisas certas né? E isso não, a gente não vai falar de Uma, nem duas, nem três gerações não São algumas à frente Temos ainda bastante capim para comer né? E me perdoe quem se sentiu ofendido Não é essa a intenção tá? Mas temos algumas situações aí Que a gente tem que aprender mesmo é, fazer para chegarmos aonde hoje a gente gostaria de estarmos né? então Leônidas, vamos assim é, instrutor de tiro tu tem alguma coisa em casa não? Airsoft <risos> que não, não vale <risos> não, pior que não tem Airsoft eita eita então, tem... pode apresentar alguma coisa para nós não? explicar um pouco sim, dela? Eu posso sim Posso sim, peraí. Eu acho Rapaz, que todo eu tava atirador. Achando... Calma, irmão, calma. Porra, o próximo é o quê? O canhão que você vai pegar? É, sim. Todo atirador, né, todo colecionador tem que ter uma arma dessa. Né? Essa é, é a clássica, né? Essa é a Puma. É uma Winchester ali, modelo 22. Winchester. Né? Essa é a 38. Né? Essa então, é, é calibre 38. Eu já vi policial em operação derrubar é, 10 bandidos aí com uma dessa aqui. Essa aqui é 11, sobrou só uma munição para ele. Essa aqui não, não, não perde a viagem, não. Tá? Essa faz acho que uns 5 anos que eu, eu a tenho. Né? Inclusive, é, já negociei com um amigo meu. Aí vai ficar na família aí, mas já não é mais minha, só tá esperando sair o documento aí pra ele, porque é uma, uma, uma arma muito boa, mas eu, sinceramente, eu prefiro outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Eita, mas isso daí é uma 38, é... é uma... Isso, é uma, Caramba, uma, uma... De bala, cara, eu vou te mostrar aqui, deixa eu até cortar a câmera para mim aqui, o tipo de bala que eu gosto <risos> é essa bala aqui, ó. É boa, também. É dessa bala aqui é que eu gosto. Eu até vou até pegar deixar ela aqui. É, o que, que essa parada aí faz de diferente, tipo de uma pistola, assim? Porque você portar um negócio desse é complicado, né? Essa é, não é uma arma de porta, né? Você não. não consegue. É... A definição de arma de porta aí é que você consiga segurar com a mão e, e velá-la, né? É, essa aqui não é a definição de arma de porta. Então essa é uma arma para situações de, de operação mesmo, né? Um confronto armado aí que você queira atingir o, o agressor aí em uma longa distância. Essa aqui, praticamente aí, 300 a, a. 250 metros, 300 metros aí, ela não. Ela não vai errar, ela vai acertar o alvo que você tá mirando. Quantos metros? Uns um 250, 300 metros. Rapaz, são três quadros Mais ou menos. Caraca! Tá doido, é. Tem que ser bom. Tem que ser <risos> brabo. Tem que ser brabo. E o que que tu tem mais aí de diferente? Já usou ela em alguma, em alguma ocorrência você não? Não, não, é particular, Eu não, não, ah, não precisei pode. usar em ocorrência nenhuma, não, não. Eu não precisei usar em ocorrência nenhuma, é minha particular E aí você tem esse armamento assim, desculpa a pergunta, é, eita, vamos para outra já, vamos, vamos embora, ficou mais interessante <risos> Essa é uma pump calibre 12 militar, né? acho que eu utilizo em... É... CDC, controle de turbo civil. É, já utilizei no, no, no Rio Branco Atlético. Né? Essa arma é minha mesmo. Então, a gente utiliza serviço. Uso com munição é, com baixa letalidade, né, que é, é munição de, de impacto controlado. É, o que significa uma isso? Uma arma muito boa. A impacto controlado é que você, é, tipo, a, essa munição que eu utilizo de, de granilha, a 5 metros aí, ela não vai causar uma, a morte em uma pessoa, né? Então é, é mais para é, controlar o distúrbio civil mesmo. Entendi. Mas só mostrando essa parada aí, já controla é o impacto visual dela é, é muito agressivo. Né? A pessoa vê uma arma dessa aí na, na direção da, da, da, da pessoa que está querendo agredir alguém ou de uma agressão generalizada que nem teve no, no, no, no Atlético, como vê aqui em Curitiba, aqui é, aqui em Paranaguá, é, elas eles mudam de de opinião, eles não vão querer mais agredir ninguém, eles querem é, é, sumir, ficar bem longe de uma arma dessa. Rapaz, então, geralmente, é, cidadão de bem tem, tem medo, né? Bandido já é acostumado com essas paradas e encara, né? Mas eu acho não. que até bandido fica meio <risos> cruz na mão. O bandido, o bandido não vai encarar essa aqui, porque essa aqui é a Cava Velório. Caixão entendi. fechado, Luciano. Entendi, entendi. Eu caixão é. fechado. Eu tive, o poder eu tenho, de impacto dela é muito grande. Eu tenho, eu tenho alguns grupos, né? Eu não tenho, eu estou em alguns grupos de Telegram, principalmente em alguns grupos lá do Rio, onde a galera posta umas fotos assim bem é, sanguinolentas que utilizaram essa parada aí Utilizaram uma outra né, lá do BOP mesmo, sei lá o que, que é, mas metranca, o que, que é aquilo lá, tem mais caixa, cara, que fica embaixo da metranca, é, com as munições ficam tipo naqueles cordão assim, saca? Sim, na maioria é a ponto .30 e a ponto .50 tem essa, essa cinta, né? Que carrega a munição até o, a câmara dela. É, daí eu vi umas, umas imagens lá, tipo, igual no Tropa de Elite, o, a última cena, né? O bandido fala lá, na cara não, caixão fechado, velório não, é. e tal. E eu vi umas paradas, irmão, que Jesus amado. Tá, é doido. Como, como, diz, o, como diz o baiano, na cara não, para não estragar o velório. É, esse aí mesmo, <risos> esse aí mesmo. É, a... é, é essa aqui, a famosa dor. ali Rapaz... E o, o velório fica bonito, viu? porque é, é cachorro fechado. Tem jeito, não. Ali não tem não, costura, não. não tem nada. É. Aí, então, eu... essas são, são algumas armas longas. Eu já tive é, um fuzil carabina, né? Que é a, a, a carabina TAUS, tática TAUS, é a CTT-40. Eu acabei me desfazendo dela. É, algumas armas eu acabei me desfazendo porque até para você cuidar de todo esse armamento né não é muito fácil então tem algumas armas aqui que eu trabalho com ela 24 horas aí ela já ela tá junto comigo né ela não sai de perto de mim eu não deixo em casa é, para não dar a vaza a bandido né não quero armar bandido então graças a Deus até hoje nunca tive nenhuma Nenhuma necessidade aí de, de utilizar esse armamento, né? É, mas, se precisar, a gente vai, vai usar com certeza. O cara, isso é, isso é legal. Isso é muito legal. Agora vai vir com uma pequena, quer ver? É, essa é a nossa de porta, né? Essa... Ah, tá. Essa é do trabalho. t 59 Essa é do trabalho. Rapaz, essa ficou até sem graça. Essa daí é brinquedo Não. Essa aqui é uma Ferrari da, Das pistolas né? Tem no calibre 40 Tem no calibre 9mm E essa aqui, nossa, é a 380 né? É uma das Ferrari das armas aí, Da Taurus Uma das melhores armas que a Taurus Conseguiu fabricar né? E daí De antemão é A minha Deport, né? Que é uma G2C calibre 9mm Essa é Acabei customizando ela em ceracote, né, na, na, na cor deserto, então essa que eu uso para porte mesmo. Então, deixa deixo sempre quente, então não gosto de ficar manuseando muito, rápido, até por questão de segurança. Hum, entendi. Mas só por conta da, da, da, da customização, não? Não, não, é porque ela tá quente direto, né? A gente fala arma aqui, ele até quando tá carregada, municiada e carregada. Ah! Mas... <risos> não vou é manusear tudo... muito ela aqui, porque ela tá, tá pronta de emprego, né? Como a gente fala, pronto de emprego. Cara. Não, deixa ela quietinho aí, cara, porque ninguém merece. <risos> Imagina na live dar uma merda dessa, né? Não. Não, não, graças a Deus você tem um controle, né? Sobre todo o armamento aí. Até um, um dos quesitos do, do agente de segurança é. É você ter o controle sobre o seu armamento. daí é instruído em, em curso de formação já para isso, né? para você manusear ela e ela não acabar é, tendo um disparo acidental. Né? Então, Entendi. É, então, pensa não. E tu já, já teve necessidade, ou no trabalho, ou fora do trabalho, né? tipo, é, normal, né? paisano e tal, ou nos dois, vamos assim dizer, de trocar ter que trocar tiro com alguém? Olha, troca de tiro eu nunca precisei, não. Né? Porque a é, questão, eu falo que 90% da abordagem é, é um polícia que, que tem o domínio. Né? Você, é, 90% da tua abordagem, da forma que você vai chegar para abordar o meliante, é, você ganhou a ocorrência. Então, eu já chego de forma inérdica, já mão na cabeça, não se mexe, e ele vai, ele vai ver no meu olho que eu, se tiver a oportunidade, eu, eu vou utilizar de, de, de, dessa força aí de, de, de fogo, né, de armamento de fogo, para sucumbir aí o meliante. Então, é, eu acho que 90% já teve situações é que eu tive que atirar no braço do do meliante aí, que ele veio com a faca de aquelas peixeiras de 30 centímetros de lâmina aí para cima de mim e eu tava sozinho nessa, nessa, nessa situação, eu acabei tirando contra ele graças a Deus não, não morreu lá não é não, é, não é essa a nossa intenção de matar ninguém, né? mas conter a injusta agressão a gente vai estar pronto para isso né? mas ele, ele veio a falecer, morrer, enfim? Não, não. Tava bem, miserável. Que pena! <risos> só perdeu a faca, só. Que bosta! A <risos> vezes eu não tem essa intenção, né? Eu, eu sou cristão, né? Sou é, criado na igreja. Não, não tenho essa intenção de tirar a vida de ninguém, né? Porém, é, como eu disse, né? É, 90% do, do, de uma ocorrência a gente ganha uma atitude. Se você chegar firme, se você chegar já com cara feia, já não tem uma cara muito bonita, não, né? Se você chega com cara feia, o vagabundo já treme, já. Sabe, ó, a polícia ele vai matar, vai atirar mesmo. Então, é 90% da, da, da situação resolvida e é da forma que você agride essa situação, a forma que você verbaliza com mala aí é, você ganhou a, a ocorrência. É, isso daí eu imagino que seja por aí mesmo, né? Não dá para chegar... Eu escutei uma, uma, uma frase aqui do soldado Sancho, aqui, policial militar, e ele falou assim, é, o tratamento é de acordo com freguês. Sim, sempre. É? Então eu acho muito legal isso dali, porque não dá para tu chegar também numa ocorrência, vamos chamar assim, é, de ladrão de galinha ou qualquer coisa tipo ridícula e você chegar aloprando já porque né, fica meio desproporcional. Né? Da mesma Como maneira... é Isso, igual do PCC. O PCC não vai ter uma situação né, leve. Não. Não tem. O negócio é cabuloso. Então uh, aí o trato tem que ser cabuloso. Tem uma galera é. aqui que está que nos assistindo e eu acho que a galera tem medo de perguntar determinadas coisas. Porque eu só vejo elogio, né? Eu não vejo nenhum questionamento. Pô, comandante, eu precisei ir no banheiro naquele momento e o senhor não deixou e tal. Porque não tem, é só elogio. Não tem esse biotipo, não tem esse biotipo. Graças a Deus, meus comandados é, são meus irmãos. Tá? É, até uma... Uma cobrança do meu secretário que eu sou muito paizão, né? Mas eles sabem quando é que eu, que eu cobro eles. eles. Como é que sabem... é o nome do secretário, Leonidas? É o sargento João Carlos. Ele é sargento da reserva, remunerado ah. da polícia militar. Agora Parceiro eu... também. E quando você puder, faça uma live com ele. E esse ah. tem história, hein? Esse, esse é a raiz mesmo, a polícia é raiz. Não, cara, massa, bom saber isso dali, porque eu estou acompanhando aqui algum pedaço do chat, né, e eu vi aqui João Carlos Silva, boa noite a todos, é aí eu já ia... <risos> pois é, aí eu entendi, imaginei que fosse, porque logo na sequência veio o Júnior dos Santos, que é o que comenta pra caramba aqui, bem participativo, muito obrigado, <risos> é, boa noite secretário. Aí eu falei assim, pô, quem que é o secretário, né? Deixa eu perguntar aqui, né? <risos> Então, deixa eu só fazer aqui o... Pode falar, aqui, eu... Pode falar o Antônio irmão. Carlos, o Antônio Carlos foi um dos parceiros que eu mais trabalhei com ele. Então, muita situação a gente pegou junto. Nós desenrolamos muita situação na cidade. Desde é, grávida, correndo no, no, na viatura, levando na viatura, até situação de, de, de preso... É, então, muita situação eu peguei com ele, eu trabalhei muito tempo com ele, meu, meu parceiro, meu irmão. aí, é, Agora é um dos, dos supervisores nossos aí, que está como comandante de plantão. É, ele está de férias agora, mas é um irmão meu. Pô, que legal. Deixa eu mandar um salve aqui para Geral novamente, aqui, porque já teve mais pessoas comentando. Deixa eu ver aqui. Endrigo... Albini, eu acho que é isso, Martins, é. além de um excelente comandante na guarda de Paranaguá, bem auxiliar, bem, vem auxiliando muito é, outros guardas, principalmente aqui no litoral, como a nossa guarda em Pontal do Paraná, é um exemplo para nós. Porque que legal, cara, eu fico contente em ler coisas do tipo assim, parabéns, Leonidas, porque é só elogio mesmo. É, Gemi Cordeiro, a Guarda Municipal de Paranaguá é referência no Brasil, parabéns CMT Martins, uh, Gemi Cordeiro de novo, parabéns pela implantação é, da muralha né, digital, é isso? É. É, isso é a visão estratégica em segurança pública, o investimento em tecnologia. Cara, o que é muralha digital? Acho que você comentou alguma coisa, mas eu me perdi. É, a moral digital foi implantada em 2019, dentro do nosso município, né, começou aí com uma, uma ideia do nosso secretário de informatizar né? a, nossa, a nossa cidade, é, colocar câmeras de monitoramento é, dentro do, da nossa cidade, começou com, com algumas câmeras, né, e nós chegamos aí até o patamar aí de mais ou menos umas 80 câmeras dentro do nosso município, né? Sendo elas aí de monitoramento nos totens que a gente tem alguns totens distribuídos pela cidade e as nossas OCR que são são câmeras que identificam as placas e informa se o veículo está com é, prisão do, do, do, do proprietário, até um furto do veículo, roubo de veículo. Então, nós temos agora aí, até o secretário é, quer implantar, a partir desse ano aí, a, o reconhecimento facial nessas câmeras de OCR. Você é, vai olhar para o Dingo lá, você vai olhar para o Mala lá e vai identificar. Ó, esse, esse Mala aqui tem mandado de prisão em aberto aí por estupro de vulnerável ou tráfico de drogas aí na cidade toda, né? Então, para nós aí é um, um plus a mais dentro da segurança pública aí. Isso é tudo ideia desse desse senhor aí que vem fazendo a diferença dentro do nosso município. Eu falo vem fazendo a diferença porque tudo que a gente dá de ideia, né? Tudo que a gente pede aí para implantar dentro da nossa corporação, ele é o primeiro a fechar com nós. Então é uma pessoa é, que viveu segurança pública aí por, por mais de 30 anos e, graças a Deus, nunca tivemos é, uma negativa aí com relação ao que a gente fez no comando ou o que a gente fez aí em prol da nossa corporação. É, é um dos, dos percussores, né? tirando o nosso prefeito, né? que o nosso prefeito, tudo que a gente pede, aí, ele implanta para nós, né? desde de salário e... Digo que a nossa corporação empurrou quase 150% em questão salarial, desde quando nós entramos até, a, até a, a, o atual momento. Cara, que maneiro, que maneiro saber disso dali. Fico impressionado com com, com o comportamento, né? É, porque impressiona mesmo, vai totalmente contra o que a gente vê na maioria das vezes, né? de implementar, é, principalmente tecnologia, né? principalmente tecnologia. E eu sou uma pessoa que pouco gosto de tecnologia, nota-se, né? Então, pouco gosto. Aqui atrás, essa câmera que está aqui me pegando agora, é uma robótica, né? O controle dela é aquela peça é, cinza, mas ali, tem um joystick, parece um videogame, e ela também reconhece Rostos, né? É, não, não somente no sentido de seguir o rosto, mas se você entrar com uma... Não sei se é a mesma coisa da, é, da segurança que existe, né? Mas se você entrar com um protocolo ali dentro do sistema dela, é, ela vai caçar você, vai caçar o outro que está aqui comigo do lado, vai cair e tipo, vai identificando ali. Cara, muito legal. Sim, é interessante, tá? Para a segurança pública aí, é, isso é um salto enorme aí na, na, na ajuda né, da, da, de cuidar do nosso município aí, cuidar da nossa segurança. por é, top tá demais. É, certeza, certeza. E esse e daí. Pode falar. E esse daí, então, essa... então, é o João Carlos Silva, que fez isso tudo juntamente com o prefeito. Isso, isso. É o secretário que, que teve essa, essa ideia né, de colocar, implantar. É, tua voz sumiu, Leônidas. Leônidas, fala alguma coisa aí? Eu acho que eu estou sem áudio aqui agora. Não sei o que aconteceu. É, o, o teu microfone ali, agora tua voz voltou. Mas eu acho que o teu fone de ouvido, a bateria foi para o vinagre já. Fala aí alguma coisa. Oi, tô ouvindo. Agora estou ouvindo. Ah tá, você tá ouvindo pelo fone ou pelo, pelo celular aí? Estou ouvindo pelo celular. Pelo, pelo fone. celular. Não estou mais ouvindo. Esse daí Deixa acabou a bateria. Aqui. Esse daí já foi. Uh... Então o que que... Deixa eu aproveitar quando você troca aí. Deixa eu falar para a galera aqui o seguinte. É, Diego Chargas, boa noite, irmão. Tá em QAP, em QRV, tá ok? Já teve um maluco aqui que já zoou, né? É, Anderson Júnior, comando bigote grosso, elogi, tá ok? <risos> daí é, uh, Anderson Júnior foi o que disse. E galera, é, deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês a seguinte situação: tá? quem tiver interesse, é, em adquirir, a gente está com um parceiro aqui que tem três cursos diferentes, tá? Curso gratuito de marketing digital para iniciantes, totalmente gratuito, gente, pode entrar lá, é o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Uh, passar para vocês isso, está bem na descrição do vídeo, É gratuito mesmo, e vocês mudam de vida, isso eu falo de experiência própria, eu sou publicitário, eu tenho pós-graduação na parte de curso de marketing digital e vocês conseguem mudar de vida com salários aí de 3 a 15 pau no mês, tá, então tá ali gratuito para vocês. Outra coisa ali é para quem tá dentro é, da segurança pública tem aqui um outro parceiro nosso, que é curso superior sequencial, gestão e segurança pública e privada, tá? Então, ele tem até a parte aí eh, de EAD, você sai com formação eh, superior. E para quem quiser emagrecer ainda hoje, nesse momento ali, eh, o link está aqui embaixo, eh, em apenas 19 dias, tá? Eh, não é só aquelas dietas chatas, nem tudo mais, nem exercícios fora da casinha, uma coisa regrada você vai perder. Não acredito que você vai perder os 10 quilos, como a galera fala, beleza? Mas é, também não, não vou dizer para vocês que é nenhum nem 2 quilos, não. Eu acredito numa média aí de 7 quilos a 8, tá? Então, quem quiser, os links estão aqui na descrição. Dá aquela moral para nós aí também, beleza? Então, voltando para cá, cara, eu fico impressionado porque assim, ó, vou ser sincero, Leonidas, bem sincero. Eu tive algumas vezes em Paranaguá, fui para a Ilha do Mel algumas vezes, né, então obrigatoriamente tive que deixar o carro né, no estacionamento ali. Está da... me ouvindo aí, não? Estou ouvindo. Uhum. Tá. É, deixar o carro lá no estacionamento para poder passar aqueles dias né, na Ilha do Mel e tudo mais. E... Mas teve uma situação em Paranaguá que eu fiquei muito, mas muito desgostoso com a cidade. Não com as pessoas, mas com a cidade. Com uma pessoa fiquei desgostoso, sim. Que foi no Festival da Tainha. Saca? Pô, eu me desloquei daqui, levei um, uma turma que estava aqui, eh, vieram me visitar do Rio para cá, e fui comer tainha com eles. Cheguei lá, cara, não comi tainha nenhuma, foram três horas de espera para minha tainha chegar e quem estava me atendendo, vou chamar de garçom ali, é, esse, essa pessoa eu não gostei dela, de fato, e eu fiz uma promessa para mim que eu não pisaria mais em Paranaguá. Agora, conversando com você aqui, e tendo uma base não turística, né, mas uma base de segurança, e que envolve o turismo também, óbvio, é, me dá um certo... Cara, vamos dar aquela de novo segunda chance, porque né, e tal. Então, repenso em ir sim em Paranaguá. Então, você é meu convidado na próxima festa da tainha, que eu vou fazer uma tainha para você aqui na minha casa. Porra, oh, rapaz, agora eu vou. <risos> agora, agora eu vou. Agora eu vou sim, vamos vamos de repente a gente faz um de daí. É, aí eu vou servir de conforme você merece, para ter certeza. Oh, é rapaz. que provavelmente não deve ter, ter caído numa uma, uma hora muito boa ali, e, infelizmente, é, tem alguns que eles dependem daquilo ali, né, para viver, porém não se, não se especializaram. Né? Eu digo que o, que o garçom o vendedor, ele tem que se, se especializar, igual na hora da segurança, né? você tem que procurar melhor para você ali, e, e isso é um, um plus, né, é, da forma que você trata a pessoa, ele vai voltar, lógico, isso é, isso é notório, eu, eu digo por questão do... do, do que direto a gente almoça no, no, na bodeguita, cara, eu conheço todos os, os, é, os garçons ali, tem garçom ali que eu trato como um, um conhecido de anos, né, e o dono do, do, do próprio restaurante, lá trata a gente muito bem, né, então é, a gente é, volta sempre, né, então é, é o que aconteceu com você, provavelmente é, não caiu numa numa situação muito boa ali do, do atendente, do, do garçom ali e deixou a desejar. E isso deixa sequelas, Nossa, <risos> infelizmente, que... infelizmente. E aí você tem razão, fica a sequela mesmo. E a primeira vez, isso já faz algum tempo, tá? Isso foi um papo aí do quê? 2011, talvez? Nossa! 2012, faz algum tempo. Você vê como é que ficou a sequela, eu fiquei magoado. Bastante. <risos> eu fiquei magoado. Então, uhum, nem, nem para Ilha do Mel eu pisei mais também por conta dessa situação. Hum, e eu, eu ia imagino. muito para lá por conta de trabalho, né? Uhum. Uh, eu sou fotógrafo profissional já há mais de 20 anos, e eu ia fotografar, na época, muitas noivas lá na pousada Grajagã, né? Então, Sim. Grajagã, ó, depois faz um clique clique aqui, tá? Então, tamo junto. É, igual, igual o restaurante que eu falei, eu acabei é, falando. É, também, vai fazer um clique, mas não faz para é. mim, não, deve faz pro Leone, deixa. Então, a, a... mas assim, né, tudo faz parte da vida, né? A gente vai aprendendo e a gente aprende que tem que dar novas oportunidades, né? Então, essa oportunidade, graças a Deus, vai vir com, contigo aí, vou, como eu te falei, quero te conhecer pessoalmente, né? É, em uma outra oportunidade é, mais confortável, a gente vai estar junto, né? Talvez aqui no estúdio, trocando essa ideia, outras ideias, né? Enfim, né? É, e aí fica interessante para todos nós, né? Ah, Leônidas, agora sim, quantos estão ao seu comando hoje? É, hoje, com essa turma nova aí, é, média aí de 250, 280 guardas. Caramba, Mas... tudo nos seus turnos, né? É, nós, nós somos total aí de 350 guardas, né? Porém, nós temos a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito, ela detém de praticamente 70, 80 guardas na na superintendência municipal de trânsito, né, que não é não é de meu comando, é do comandante, é, de comando da autoridade de trânsito. Até Entendi. mandar um abraço, manda um abraço aí para minha amiga Ana e a Renata Lopes, que é a, a autoridade de trânsito do município. Pô, que bacana, bacana. Tem uma, uma outra pessoa que chegou aqui, é, Alessandra Suman, eu acho que é isso, Elogiando, mais um elogiando, melhor comando Galera, eu vou dar cinquentão no Pix para quem começar a entrar e falar mal do Leônidas aqui Porque não é possível Vai ter um monte não é Você vai ganhar o cinquentão O Antônio Carlos, não, porque ele já xinga Se eu falar que vai dar cinquentão, ele já me xinga O que é isso? O Leônidas, Leônidas é perfeito, assim, não é possível Todo mundo elogia o cara eu vou, eu vou, vou citar uma, algumas situações aí, é, que nem o Albine lá falou, comentou, né? O Albini é um parceiro nosso aí, ele é da Guarda de Pontal do Paraná. Era um, era um, um desconforto que eu tinha, é, desde que foi criada a corporação deles aqui, da Guarda de Pontal do Paraná, não trabalhar armado. Isso é, não, não é questão de, de, de ego da... da por parte do, do, do comando deles ou do, do prefeito deles não era um, um defeito aí que teve na, na formação deles aí e, infelizmente é né eles não puderam é, estar armado questão de legislação né infelizmente aí é, limitou é, a guarda aí a ao número de, de, de, de moradores do município para para ser armado então acabaram é, sendo criadas aí e eles estavam desarmados é, graças a Deus aí um do, um dos meus é, atos de, de comando da corporação aqui foi é, armar essa corporação que a gente tem tanto apreço né é um é uma guarda recente que foi criada aí há seis anos aí mais ou menos cinco seis anos é, não me recordo direito ali, mas é uma guarda recente, então graças a Deus aí nós armamos elas, é, todo efetivo deles ali, né, Então estão trabalhando armado agora. E de, de de outra outra situação nossa aí é que nós estamos armando a guarda de Matinhos agora, então provavelmente tem mais alguns meses aí essa guarda de, de nossa vizinha aqui, é, também vai estar tá armada e portando o seu, seu armamento para dar uma segurança melhor, uma segurança profissional dentro do município deles, para a população. Né? A gente não, não quer andar armado para aparecer, não quer andar armado para mostrar poder. Nós queremos andar armado para dar segurança, tanto para nós quanto para a nossa população, e sem, sem o nosso instrumento de trabalho aí, infelizmente a gente é só um uma figura decorativa ali do município, né, um, um agente é, público ali, decora, decorativo do, do, do município, ali. não dá segurança nem para ele, quanto mais para a população. Então, graças a Deus aí nós, é, por isso que o, o nosso amigão lá falou que a nossa guarda é referência aí, porque está é, criando, está tá desenvolvendo aí Outras guardas é, armadas dentro do nosso litoral paranaense. É, não é questão de, de, de mostrar, ah, nós estamos a melhor guarda do mundo. Não. Pelo é contrário, nós queremos dar segurança pública para os nossos munícipes e para os nossos, é, os nossos turistas, né, vendo. De todo o canto do Brasil, eu já vi. Não é, Pessoas aqui dentro do nosso município, aqui em Pontal do Paraná, aqui eu vi pessoas de lá de, de Alagoas, Paraíba, Bahia, tudo. É, só a gente tá tentando dar segurança para eles. Perfeitíssimo. Deixa eu falar o seguinte aqui, o neguinho já está pedindo aí para... Ah, aumenta para 200 a proposta, está maluco? Está <risos> maluco? <risos> Sem chance. Uh... Me tingar, né? É me lógico. Me é, vou, vou subir para mil reais ali. Tu vai ver se a corporação inteira não vai entrar aqui. Tu vai falar descascar de aí, cara. É, cadê aqui, ó? É, o João Carlos Silva. Ô, ô, Joãozão, olha bem pra mim aqui. Ô, ô, ô, carioca, né? Tu vai meter essa em mim? Para! Olha o ó, ó que, ó que o secretário manda perguntar. Presta atenção. Pergunta se o secretário é bonzinho pra ele. Porra, eu já tô ligado que seu é secretário. Ele vai falar o contrário? Ha! <risos> secretário, parceiro do nosso aí um irmãozão. Aí, é, graças a Deus, tudo que eu falo dele, aí, ele é, não tem o que tirar nem, nem Ó, aumentar. Eduardo, é só o Eduardo, serviço que ele presta para nós, com certeza, né? Com tudo que você já falou aqui do secretário, e tudo mais, né? Só, só das câmeras lá da tecnologia já é top, né? Ó, temos aqui, Eduardo Rodrigues. Tenho muito orgulho de ter como é que é? cumprido algumas missões lado a lado com o senhor nas ruas de Paranaguá. Ô, Eduardo, legal, hein? Uh, Taz Ted. Rapaz, Taz Ted. Olha, se for o seu nome mesmo, você me perdoe a brincadeira que eu vou fazer. Mas o Taz, pra mim, é o desenho das antigas, do Mania, misturado é com o urso Ted, aquele urso maluco, zoadeira do total. Cara, <risos> que bagulho louco que vai dar nisso aqui, né? Mas vamos ver o que ele escreveu. É, gosto muito do nosso litoral, mas ultimamente estamos vendo vários crimes pesados. O que está ocorrendo, é, o que está ocorrendo, comando, com nossa Paranaguá nesses últimos anos? Deve ser aquele lance do PCC que você falou. É, a guerra de facção, né? Guerra de facção. Felizmente, é, nosso município aí não, não é o único né? a ter facção. É, instalada dentro do município e nós, como como eu falei lá, que nós somos um, uma, um município de fronteira molhada, né, é, é um, um ponto aí negativo, né, para nós aí, para se instalar essas facções criminosas, é, eu digo para você, muitas mortes nossas aqui do município aí, não tem no centro ali, estão se matando entre eles, e... Nosso secretário compartilha desse mesmo pensamento aí que nós não estamos aqui para fazer segurança de, de traficante. Então, eles vão se matar e vão se matar mais ainda, infelizmente. Nós vamos fazer segurança de cidadão de bem. Né? Com Vai certeza. De, de não conseguir salvar esse cidadão de bem, infelizmente pode ser que aconteça. Mas a gente está na rua para preservar a vida de pessoas de bem. Não estamos fazendo segurança de, de traficante. Muito boas palavras. É, cadê Júnior dos Santos? Ele não me deu férias em janeiro. Rancorozinho, tá né? Ele tem, que, ele tem que lembrar no podcast que eu não dei férias pra ele em janeiro, você viu? Tá aí, vendo? Como? Pode pagar os 50 anos pra ele, porque ele já falou Ô, mal de mim. Não, mas isso não é falar mal não, pô. Isso é falar a verdade. Ó, o, o, o Júnior dos Santos aqui, ó, pra você, ó, ó, ó. <risos> aí ainda, ainda limpa assim, ó. Limpa uhum. que assim bota mais para dentro e fecha. Então, é que nós ali. tivemos um problema sério. Eu até ele sabe disso. Tá me zoando claro. é, Nós tivemos um problema sério. Que nós pegamos uma pandemia. Aí eu imagine você gerir 310 homens aí para tirar férias e ficar dois anos praticamente sem férias sem licença-prêmio, isso daí causa um, um embrólio gigante na, na, na nossa administração e, infelizmente, estamos tentando resolver isso daí, né, carretou aí, muita gente, amigo meu, né, parceiro meu, que nem o, o Antônio Carlos, eu, eu tive que travar o, as séries dele, licença premium, porque não, não tem efetivo, não tem, não tem quem colocar no lugar, ele é uma das pessoas aí que é meu braço direito, é, tanto que ele é o comandante de plantão. Na minha falta, quem manda na cidade é ele. Entendeu? Então, como é que eu ia abandonar, deixar ele pegar férias aí e colocar quem no lugar dele? Graças a Deus a gente conseguiu colocar alguns em dia ali e estamos se adaptando. E, graças a Deus, tamo, tamo colo... eu, eu, eu, eu pretendo finalizar o meu mandato de comandante é, colocando todos em dia tanto licença-prêmio quanto férias, para que você consiga é, sair um mês depois de que você fez aniversário de entrada é, ao cargo, né? Tipo, eu entrei em novembro, é, eu espero que até o final do meu mandato é, eu esteja minhas férias em dia e eu consiga no próximo ano tirar as férias em dezembro. Né? Eu entrei em novembro, em dezembro eu consigo fazer aniversário, eu quero fazer isso para todas as turmas. Mas vamos ver se eu vou conseguir. Não sei, isso se é um, uma, uma coisa que, nossa, é, é difícil. Nossa vamos senhora. tentar. Vamos tentar. Olha lá, é, o, o dos Santos, Júnior dos Santos, o cara que mais comenta aqui na live, e te agradeço por conta disso, uh, quer dizer que na, tem piscina na casa aqui do, do Leônidas, é isso? Tem. Porque se for isso, ele já me chamou para ir comer a traíra lá e vai ter tibum na piscina, então. Fechou. Vai, <risos> vai. Vai, certeza, certeza. <risos> então, ah, beleza nesse daqui, deixa eu ver aqui. Não, mas ele já está de férias ali, janeiro e fevereiro, beleza? Ah, Pô, Leone, deixa eu te pedir aqui uma coisa, vou cortar para mim aqui. Deixa eu te pedir aqui uma situação. Eu falei do, do GM Jacomel. E não falei de um brotherzaço aqui é, Que, poxa, infelizmente teve um problema né? Não ele, nem eu Mas uma situação aqui dentro da plataforma A qual nós estamos que Eu não vou citar o nome para né, não me ferrar Mas o guarda-civil né é, Guarda-civil, salve, salve Logo, logo a gente vai estar novamente aí Beleza? E vocês vão poder acompanhar a resenha que nós já fizemos, todavia. É aquela fita que eu te falei já, o, o Leonides, tá ligado? Uhum. A, gente, a gente enveredou por uns assuntos, tipo de política e tudo mais, e estava bem no... a gente estava fazendo gravado esse episódio, estava bem num momento né, quente da, dessa, desses assuntos ali, e aí deu ruim. Né? É, Anderson é. Júnior, Falando em férias, os alunos, depois da formatura, é férias, certo? Essa ele nem vai responder, que vai responder sou eu. Não. Vocês vão trabalhar porque ninguém está aqui para estudar e tirar férias. Não é escola? <risos> <risos> ah, ó, entrando no mérito do, do nosso curso de formação, aí, é, tiramos, conseguimos tirar 38 abençoados aí de 10 mil inscritos. Então, Como assim? no, Não último entendi. Concurso, no último concurso nosso aí, teve 10 mil inscritos, nós conseguimos tirar 38 alunos aí para fazer o curso de formação. Então, são pessoas altamente capacitadas, inteligentes, que nós vamos colocar na, na sociedade aí para combater o crime dentro do nosso município. Bom, que estão massa sendo que... lapidados, estão sendo lapidados. É, já, já é tirar um leite de pedra isso aí né de 10 mil sair 38 tá maluco não é fácil tá doido é fácil. né é, aqui fala secretário agora eu vou te chamar de secretário que o nome é muito grande posso afirmar com toda certeza que hoje temos umas como é que é umas melhores guarda civil do Brasil e isso é reflexo do apoio de toda a corporação e os investimentos do nosso prefeito, sete anos à frente é, da pasta. É, faz diferença, né? Isso faz diferença. Faz bastante diferença. É é um, dos, um dos secretários nossos que mais mantiveram-se no cargo foi o, o secretário João Carlos, né? uma pessoa excelente aí exemplar dentro da corporação, é, vai vai deixar, se deixar o nosso comando, vai deixar muito saudade aí, mas fez o, o, a parte dele, fez o trabalho dele, veio aí, somou, né, tenho certeza aí que é, 350 guardas aí vão, vão tratar ele como pai o resto da vida, aí porque mexeu no salário, né, você vai lembrar pra, da pessoa o resto da vida. Eu sei porque eu lembro do do, do saudoso Mário Rock e até hoje né Eu tenho uma, uma admiração muito grande tanto por ele como pelo filho dele que, que é o nosso prefeito atual mas um um dos prefeitos aí que mais é, fez por mim pelo menos né que me deu me deu uma carreira me deu me deu uma vida que eu tenho até hoje aí foi o, o saudoso Mário Rock olha que legal isso aí gente é uma lição de reconhecimento, tá ligado? Quem não, não acompanhou o início do pod aqui, vai ver lá atrás, eu acho que perto lá dos seus 7 a 10 minutos ali, é, Leônidas começa a contar, né? É, coisas do passado, lá quando ele tinha 13, 14 anos e tal. Então, o que ele fala agora é saber reconhecer. E isso é uma virtude, viu? Isso não é simples, não. Então, ali, ó, Anderson Júnior, um instrutor... É, só para descontrair. Vamos trabalhar é, nada de férias. <risos> então, uh, é isso dali. Quem mais passou aqui? Sérgio Mendes. O 21 pediu. Uh, deixa comigo, comando. 21 é o quê? O número do, do, deles. É né? o número do Puta. aluno, né? Entendi. O, o aluno não tem nome, o aluno não tem número. Legal. Quem é. que é o 24? Tem 24? Tenho 24. Puta merda. 24, mas. mas... Eu, eu olho pra ele, eu tento zoar ele, mas eu, o cara é gente boa. O cara é muito parceirão. É muito eu, não não sei fizeram, eu não sei se fizeram de sacanagem com ele, colocaram esse número aí, mas eu, eu não tenho coragem é de zoar, não, porque o cara é, é, é 10. É parceirão mesmo. Ah, não, cara, eu sou daquele que a gente perde o um amigo, mas não perde a piada, tá ligado? <risos> ah, Tem gente. Se eu em outra posição, quem sabe eu já tinha zoado ele demais, mas... não. Ah, sim! É, tem, tem, tem tudo isso, né? Tem que cuidar também ali. É... Leandro, você pediu, né? Que eu pudesse, aliás, você até comentou, você não pediu. Você comentou, né? Que se eu quisesse falar para chamar aqui o João Carlos Silva, o secretário lá. É... Não sei se ele ainda está aqui na live ou não, mas se estiver na live, eu quero sim, pô, eu quero, né? Eu quero conversar com todo mundo. Eu não tenho essa de só conversar com, com gente que tá lá estourada e tudo mais, não, tá no hype, nada disso. Me interessa a pessoa que eu gosto de trocar ideia, uhum. né, porque podcast é bater papo, se eu não tiver vontade em conversar com a pessoa, esquece, entendeu, não, não vira não. Então, ele é participativo aqui também, brinca e tudo mais, então vamos trocar uma ideia com ele, se depois puder é, levar o conhecimento dele, né, que teve esse convite aqui, né, publicamente, ele puder falar comigo, passar meu contato para ele, tamo junto, beleza, Leonidas? Claro, vou fazer assim Então, fechou. É, é. Deixa eu ver aqui uh, como é que tá ali. O que eu tô vendo aqui, Leonidas, é assim, ó temos uma galera participando, uh, temos 52 likes, mas a galera não se inscreve no canal, por favor, gente, dá essa moral para nós aí. Porra, o comando tá aqui, ó. Junto a vocês e tal, né, então se inscreve no, no canal, dá aquela moralzinha pra nós aí E vamos fortalecer, né, cara, porque eu tô nessa pegada aqui de segurança pública Não só no nosso estado do Paraná, né, estado eu que peguei pra mim aqui, né E fui muito bem recebido, já passei por algumas cidades, não como moradia, mas como turismo e, Mas eu sou carioca e converso com outras pessoas também de outros estados, né, é, seja por live, igual a gente está fazendo aqui à distância, ou seja localmente, né, em loco. Então, isso é muito importante para nós, ajuda né? com que o YouTube entregue mais. né. Então, dá aquele likezinho para nós aí, e se inscreve no canal, que daí dá aquela moral, beleza? Ah, só fazendo aqui, pegando mais um pouquinho da, da voz aqui, Leônidas respeitando ali, na segunda-feira, dia 6, nós teremos episódio aqui também com o Dr. Bactéria, né? Então, é muito interessante, quem tiver a oportunidade de, de assistir ao vivo vai ser legal, tá? Começa às 17 horas e vai até às 18, porque ele é bem é, corrido com as coisas dele ali, tá? Então, depois dá uma olhada lá no Instagram, é, com o podcast... Arroba e com podcast, lá vocês vão ver quem é o doutor Bactério. Mas é bem famoso aí. Tem até o selinho azulzinho lá de reconhecimento no, no próprio Insta, tá? Então tá. É, de, quando tem, e se é que tem, ocorrência dentro de navio, vocês entram ou é outra força que entra? Não, não. Parte do, do, do navio ali é só com a Marinha. né? Parte é do... da. Ah fiscalização de navios ali, só a marinha que pode entrar. Nem a polícia militar não entra, nem a polícia civil. A marinha e a polícia federal. Mas isso no porto ou só nos navios? Então, indiferente, indiferente. Ao porto, então, é reconhecido como uma, uma zona militar da marinha? É a questão de fronteira, né? Uma fronteira, ah. uma fronteira molhada ali, é, quem, é só os órgãos federais que que atuam dentro do... da, da, da parte do porto ali. Entendi, do portão para fora, daí o pau tora de forma diferente. <risos> aí, é... aí é nós, aí é com a gente, né? Aí... Mas eu... <risos> entendi, <risos> entendi. Eu Entendi, entendi. do crioulo doido, como diz um amigo meu. É, cara, é, tipo, tem uns amigos que falam a mesma coisa e tem outros que falam assim, cara, a gente tem que ir no lugar que a gente sabe dançar a música que tem a banda que toca. Ele vai tocar eu forró, é, vai tocar forró e tu é metaleiro, não vai dar muito boa não. Não. <risos> é isso dali, ó. O João lá, o secretário falou ali, está convidado a vir almoçar em Paranaguá. Será um prazer conhecê-lo. O João, secretário brigadão, irmão, valeu. Tamo junto. Vou sim. Então eu vou comer duas vezes aí, né? <risos> Comi na casa do Leônidas e depois na casa aí do João. Do é verdade. É isso aí. Uh, então, deixa eu ver aqui o que foi é o instrutor. Só para deixar. Não, tá, beleza. Uh, veio o Sérgio Mendes aqui. Aproveita e deixa o agradecimento ao prefeito, ao secretário e, em especial, ao comando pela atenção à patrulha marítima. Nunca fomos tão reconhecidos. Sérgio Mendes. Ô, Sérgio, eu vou fazer uma pergunta meio burra. Você é da Patrulha Marítima? Isso? Olha que pergunta imbecil que eu fiz, né? Pelo texto é, que ele tenho. colocou. É, né? É. O Sérgio Mendes, ele é um dos instrutores nossos de APH de combate, APH tático e é enfermeiro também, né? É... Então, é caveira também. Fez o curso de operador tático, aí, o último curso de operador tático aí é, pessoa altamente capacitada é, eu digo que até tem instrução para estar tá, é, em outras outras instituições de segurança aí é, mas graças a Deus está brilhantando a nossa corporação aí é, se eu se eu um dia tiver a oportunidade de trabalhar com ele aí eu vou estar tá muito seguro aí na parte de de a PH de combate PH tática Tá entrando em tudo que é favela, beco aí. Você tomar um tiro, o cara é enfermeiro, pH de combate, ele tira de letra. Você tomar um tiro, eu tô salvo com ele, não tem problema não. Você tá é maluco. <risos> não, não, não, não, não, não. É melhor fazer podcast aqui, o meu canhão é esse aqui, ó e tá de boa. Certeza, certeza. Mas é só pra, pra, pra é, tipo. Falar da, da, da, da capacidade que ele tem aí, um, um dos melhores é, profissionais que a gente tem aí nessa área de, de saúde aí e, e de segurança pública. É, cara, não é fácil não. As situações aí, eu tava, como eu falei aqui já no início, né, eu desenrolei uns dias atrás aí com 26 freitas do BOP lá do Rio e ele me contou muitas coisas em off, né, não, uhum. não ao vivo aqui, né. E, rapaz do céu, na moral, não tenho a mínima condição de ter é, esse... Não vou chamar de agressividade, né? porque, não é porque da segurança é, pública ou privada, enfim, que você precisa ser uma pessoa agressiva. Não tem nada a ver na minha visão. Mas precisa ter aquela situação de e em direção ao problema enquanto natural é você ir ao contrário, né? Então eu sou da pessoa que vou ao contrário, tipo eu vou para fora do problema, né? Sim. E isso é, mas já não não tem condições de ir ao contrário não, tem que ir. Né? É, cara, mas eu já vi eu já vi uns aí tipo vi pessoalmente não, eu vi em, em filmagens, né? É, que a galera acaba fazendo e a própria galera, o próprio parceiro, filmou o maluco indo contra. Tipo, era, o bandido tá pra cá, o parceiro foi pra cá. <risos> Falei, porra, ó, gente boa. É que daí, tipo assim, você coloca muita coisa em risco, né? É. Você tá ligado pra isso. Você tá, infelizmente, você tá no, no, na ocorrência, você tá na situação, né? Tá morrer. Não tem outra, você é pago para isso. Então, infelizmente, se eu tiver numa situação dessa, eu vou de, vou de confronto ao, ao oponente, né? Até por questão de, de, de criação nossa aí dentro do caráter, você vai para cima, não tem, não tem boiada, não tem. Para isso, a gente tem diversos artifícios, né? Tanto armamento como equipamento de segurança para isso, mas. Tem, tem, tem alguns que, infelizmente, é, deixa a desejar. aí sabe como que é. Em todo lugar tem a sua, sua laranja potra. Ah, não. Isso sempre, né? Isso aí não tem como. Voltando ao cara ter ali, qual a modalidade tua? Shotokan? É a Gojuryu. Ah, tá. Entendi. É, rapaz. Não é fácil, não. A gente trabalha no contra-golpe, né? certeza. <risos> Entrou, <risos> levou. E se bobear muito, nem precisa entrar, não. Quando vê, o pé está <risos> passando na, na, nas orelhas. Então, então, o Sérgio ali agradeceu e tal, pela moral, né? E obrigado, Sérgio, por me responder também. Ah, cara, como é que está escrito aí? Liviana 21, Eviana 21, né? É, comandante Caveira, uma referência, um pai, uma excelência... É um orgulho enorme, é, prazer tê-lo à nossa frente, nos representando e engrandecendo essa instituição. Galera, eu sei ler, tá? Só para deixar isso claro. O meu óculos está uma bosta e sem ele, pior fica. Então, né, as letras ficam todas assim, curvadas para mim, tá ligado? Então é difícil. Então, gente... É, quem tiver alguma coisa para perguntar aqui para o comando, essa é a hora, depois vocês vão pagar no dia seguinte, mas aqui vocês é podem perguntar. Uh, e, Leônidas, é, o que, que você tem mais para nos contar? Está aqui aberto, o microfone é seu, o que você quiser falar, se quiser cantar, mostrar alguns dons diferentes que você tenha, essa é a hora. É, então, só deixar... O convite aí, né? Que dia 15 de fevereiro nós temos uma formatura da, da 11 Turma de Guarda Civis aqui de Paranaguá. Então, quero deixar esse convite aí aberto ao público. Vai ser lá no Mega Rocio, né, às 19 horas. Então, é, para nós para mim foi uma honra ter comandado a formação desses alunos, desses novos guardas que vai dar um sangue novo dentro da nossa corporação. Nossa corporação, apesar de ter 25 anos aí, é, a maioria das nossas turmas aí é bem antiga, né? Então, no último concurso aí, se eu não estou enganado, é de 2010. Então, já tem um tempinho aí para a gente gastar aí 13 anos aí de serviço em segurança pública em numa não é tão fácil, não. Então, quero deixar aberto ao público esse convite aí, para nós, para mim, né, como comandante, estou é, realizado dentro da minha profissão, eu, esses dias, é, nós tivemos 100% do nosso reenquadramento pago pela administração pública, né, promessa do, do nosso prefeito aí, é, eu falei que foi, para mim, foi uma honra, ter participado disso tudo, porque são 350 famílias né, que se beneficiou do que a gente pensou lá atrás, do que a gente brigou né, lá atrás, lá, é, fizemos greve, brigamos com o comandante da época, com o prefeito da época, pedimos, imploramos, fizemos denúncia no Ministério Público, é, cara, foi para a rua mesmo, né, é, manifestar por melhorias, né, é, lógico que agora do lado de cá é, eu vi que é, há dificuldade, né, dificuldade, mas tem muita coisa que é uma vontade, né, então situação, lógico que situação de salário é um pouco complicado, né, mas agora, você adquirir material, é, comprar equipamento, é, dar treinamento, é um pouco de uma vontade da administração ou do gestor. Né? Eu digo isso porque é, esses dias atrás aí nós é, organizamos uma instrução que guarda nosso mesmo aí, que é bombeiro civil, salva-vidas, é, civil, é um enfermeiro aí, o Sérgio. Aí, deu instrução aí para uma divisão inteira de, de guardas aí para utilizar equipamento, utilizar a lancha, como é que você vai ser jogada a lancha, como é que você vai utilizar pé de pato. É, então, para que isso? Né? É para pensar em salvar vidas, né? cuidado do município, é, cuidado do, do turista é, da melhor forma possível, né? Nesse dia aí mesmo, da instrução, aí, teve um, um naufrágio na frente da ilha do, do Mel. Ali, graças a Deus, o pessoal já tava na água e já ajudou a, a recolher ó, o pessoal que tinha é, naufragado lá na frente da ilha do Mel. Então, para nós, eu como comandante, eu digo que eu, eu tô realizado na minha profissão, eu tô realizado no meu comando, graças a Deus. É, por ajuda aí do nosso prefeito e do, do, do nosso secretário de segurança é, conseguir implantar dentro da minha corporação tudo que eu sonhei e tudo que eu briguei, né, desde a questão salarial até é, equipamento, material e treinamento. Não é 100%? não, nós estamos gatinhando, né? Falta muita coisa, mas infelizmente é, nós estamos limpando, né? Limpando, fazendo a a faxina e dando aquela geral aí para para dar um, uma segurança pública de qualidade temos as falhas temos as a, a, a, as nossas dificuldades né questão de de, de cobrado do agente de segurança de cobrado do guarda temos uma corregedoria atuante agora temos uma ouvidoria que é, tá praticamente 24 horas né graças a Deus temos a internet aí para fazer Receber essas denúncias 24 horas. Então, quem puder, viu alguma coisa de errado do nosso servidor aí, que entre na ouvidoria lá e faça a sua denúncia. né A gente vai mandar para a corregedoria aí para para punir, para tentar ensinar, tentar disciplinar o nosso agente de segurança. E eu digo que o guarda não sai de casa para matar, não sai de casa para para denigrir ninguém ou agredir alguém, não. O guarda sai de casa para salvaguardar a vida do, do nosso município, do, do, da nossa população, população aí do, do nosso município. Então, praticamente, esse é o recado que eu tenho para dar né, nesse tanto de tempo que eu estou à frente da corporação e tanto de tempo que eu estou ah, dentro da, da instituição de segurança pública. Rapaz, que aula agora que você deu, hein? Mais uma vez, reconhecimento né, de tudo que já é, vem passando, né, ou já, melhor dizendo, já passou. Né? Então, isso é muito importante. E o que eu acho mais importante disso, Leonidas, é assim, pô, a gente já não está numa idadezinha mais de, de novinho, né? A gente já tem aí é. né, tipo quase meio século, né? Então, isso é um baita de um orgulho. E a, isso é bom que as pessoas que estão entrando agora, ou os mais novos, possam ter é, a visão de como funciona. né? E até mesmo, porque não é, porque, não é que a idade nos estraga e a gente consiga colocar em prática todas as situações. A gente aprende todo dia alguma coisa nova sempre. Correto? Então, eu sempre faço votos que, de todas as conversas que eu tenho, as pessoas que aqui é, puderam verificar em algum momento, possam tirar, pincelar algumas informações possíveis. E quando é, eu ressalto alguma informação, é a que eu acho importante da história do POD. E essa daqui, para mim, é você estar tá sempre reconhecendo é, o que aconteceu para você, como que foi e tudo mais, isso eu acho que é muito legal muito top da sua parte, viu? É, questão de gratidão, né? Eu, tenho, eu sou grato a, a tudo que me acontece, de, de ruim de bom. né? Eu acho que nada nada acontece por acaso. Isso aprendi na filosofia de vida, né? Você no karatê, assim, né? você aprende muita coisa, que às vezes acontece, toma uma oeste lá na cabeça, né? É, por quê? Porque você procurou aquilo, você ficou ali marcando na assim, frente e aquilo ali vai te engrandecer posso vez você já não vai estar ali naquele pé né você não vai tomar aquele aquele chute na cabeça ali porque você vai aprender você vai crescer com aquilo então eu tenho gratidão a tudo que me acontece na vida Tanto de, de ruim como de, de bom né então é, e a gente assimila a, absorve né absorve aquilo ali a, o golpe que você tomou ali absorve, é, reflete e bola para frente. Né? Segue, segue a vida. Eu tenho gratidão aí pela, pela parte do, do, de comando nosso, aí, do, do, do chefe do executivo aí, e do nosso secretário aí, por, por dar essa oportunidade de proporcionar segurança pública dentro do município e de gerir, né? 350 homens e mulheres 350 famílias é, que não, não é fácil né uma pessoa é diferente da outra a gente não tem as 350 iguais são todas uma uma diferente da outra é, para nós é uma, uma dificuldade muito grande digerir tudo isso mas a gente tenta né? porque tipo assim eu tenho minha vida tenho minha família né não é não é eu trato guardas é, dentro do meu comando lá que eu não trato minha esposa e meu filho, né? Então, infelizmente é assim que funciona. Eu sou pago para isso, né? E vou é, gerir ó, a administração pública ou a, a, a minha guarda lá daquela forma, às vezes com mão de ferro e às vezes com luva de pelica. Né? Tem uns amigos ali que a gente ajuda, tem. Um, o pessoal que não, é, não gosta muito da gente, a gente ajuda também a fazer o que É assim que funciona, né? Eu tenho eu, eu sempre tento me colocar na, na situação do outro, sempre que tento me colocar no lugar do outro. Se eu não quero para mim, né? se eu não quero que façam isso para mim, eu não vou fazer pro o meu parceiro. Só que tem situações que eu tenho que usar de rigor, de lei. Né? Tem situações que eu tenho que usar de mão de ferro. Porque... É, não é brincadeira, não estamos lidando com amadores, estamos lidando com profissionais de segurança e portam armas, e então tem que ser rígido, tem que ser às vezes tirar a férias do amigo <risos> para satisfazer ou para dar férias para outra pessoa que às vezes está tá estressado no serviço, tá? necessitado aí, questão familiar, então a gente tem que passar um pouco por psicólogo. Eu tô é, recentemente aí, fazendo uma faculdade até você comentou ali da, dessa faculdade de segurança pública eu estou fazendo segurança pública também estou né? no segundo ano aí já e vou me formar também em segurança pública a partir do ano que vem é, uma para mim é um, um uma satisfação na vida né é, é, ter o curso superior de segurança pública até porque eu trabalho com isso mas eu ainda tenho a intenção de, após me aposentar, fazer uma faculdade de, de direito presencial. É uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu acho que não vejo futuro para mim naquilo ali, né? Eu vou me aposentar, não quero saber de, de trabalhar mais, mas eu tenho a intenção de fazer essa faculdade. em questão de conhecimento para você poder repassar para o filho, para a vida da gente, para um sobrinho, um neto, o que a gente tiver na, na vida. É importantíssimo mesmo é, o que você vem falando aí, né? É, é isso, e não tem muito mais a discorrer com o que você fala. Agora, deixa eu só mandar um salve aqui, ó. Adivinha quem entrou agora na live? Oh, meu Deus. GM Jacomel Ah, Jacomel chegou! Deixei um recado para você aqui, cabra safado Deixei ali, cara e Espero que você esteja aqui, ó Mas depois você vai ver o pôde para ver o que que eu falei de você, tá? Mas você foi falado Foi citado aqui <risos> Fala aí, Leonidas, foi ou não foi? Foi, foi citado Foi citado Parceiro é um irmão é, essa, essa minha profissão Ela me trouxe alguns irmãos na vida, né? Eu tive um, um parceiro Um irmão da vida aí que Infelizmente, se foi, é, o ano passado, aí, por, por questão de um assalto, foi o, o GM Cuxi, de São José dos Pinhais. É, foi uma forma trágica aí, que ele faleceu lá, foi assaltado em São Paulo. E o Jacomel veio de, de, de pacote completo aí, dos amigos, né? Jacomel, De Souza, é, o Strombeck, então... Então, são pessoas aí que entraram na minha vida aí que que a gente tem um, um apreço aí muito grande. Aí top, tá vendo só? Né? Infelizmente, né? Infelizmente, falando sentimentalmente, mas felizmente também, o papai do céu fez a gente, tipo, para nascer, crescer e morrer, né? Porque imagine se a gente não morresse, não tinha mais espaço no planeta. É, infelizmente é, é assim e o sentimento fica doloroso dói, mas assim funciona né? olha, eu vou te fazer uma pergunta aqui uh, que até mesmo já havia sido feita é, para aqui o Oswaldo Machado que é o diretor-geral da Polícia Penal do Paraná esteve aqui com a gente na segunda-feira desenrolando e uma pergunta muito parecida tá? então assim, mediante o que o senhor Oswaldo falou para mim eu falo aqui para você também, Leonidas. É, se caso não puder falar sobre isso, não há problema algum. Eu dou o um recado aqui para a pessoa, tá? Que é assim: Adriele Mendes, boa noite. No último concurso da guarda, 10 mil inscritos e apenas 38 chamados. A possibilidade de chamar mais aprovados ainda tem 80 e poucas pessoas na espera. Se não puder responder, se não puder falar, completo, completamente compreensível. E aí eu dou uma resposta tranquila, igual foi para eh, o senhor Oswaldo Machado. Então, nós, temos, nós fizemos alguns dias atrás a entrega do enxoval dos nossos guardas. aí Era coturno, calça, canículo e gandola, camisa, até meias foi entregue para eles. Né? E lá na solenidade... É, o doutor Nilson, que é um vereador aqui do município, ele cantou o prefeito em chamar mais alguns guardas. né é, Porém, como nós temos na legislação que o nosso efetivo é 350, tem que aumentar passando na legislação, né na Câmara. né Porém, nós temos alguns guardas para se aposentar. E o prefeito deixou em aberto né, que o nosso concurso aí, é, por pandemia, por questão de, de que travou ele é, na época da pandemia lá, é, tem validade de mais dois anos. Né? Ou seja, tem a possibilidade de ser chamado mais sim desse concurso, desses 10 mil. Aí, tá? Quem está quem na, na reta final, aí, quem está é, aprovado no, no, na pesquisa social que está é, suplente aí para ser, ser chamada aí, tenha uma esperança aí, que você tem mais praticamente um ano e seis meses aí para para ser chamado nesse concurso mesmo, do, do, dessa dessa formatura de, de 15 de fevereiro agora. Então, você até fez um comentário e agora sobre a pesquisa social, né? Uhum. Uh, a gente estava em outro estúdio, em outro espaço, outro estabelecimento, até novembro do ano passado, ou seja, de 2022. E nesse outro estúdio, nós fizemos alguns eventos lá, grandes, inclusive, com transmissão de, de nove horas, de sete horas, enfim, segue o baile. E aí, nós, eu tenho aqui alguns amigos também da Guarda Municipal, né, aqui de, de Curitiba, de São José dos Pinhais. Jacomé, eu considero um amigo, apesar de a gente não se conhecer ainda. E o que que rola? Um determinado evento que nós fizemos lá foi num sábado. Foi um churrasco, piscina e tudo mais. Foi top demais. Uh, foi um colega meu lá, que eu só não vou citar o nome aqui né, para não expô-lo, né? Isso foi num sábado. Hum. Numa segunda-feira... Ele bate na minha porta, que o estúdio era minha casa, era tudo, né? Ele bate na minha porta. E eu olhei e falei, ué, fulano aqui, né? Não tô esperando ninguém. Aí minha parceira foi lá, minha esposa foi lá para poder receber. Aí ele entrou, né, pediu pra entrar e falou assim, cara, não acredito. Eu vim aqui, ele é paisano. Ele e um outro parceiro dele ali, estava tava chovendo um dia, andando a rua para cima e para baixo e tal. Aí ele falou assim: Cara, eu não acredito. Eu vim aqui para fazer uma, é, uma entrevista e tal, né? E com um vizinho seu. Aí eu, mas como assim? Aí ele me explicou, né? Eu falei: Cara, que mundo pequeno. Ele falou: É realmente um mundo bem pequeno. E se eu, e salvo engano, comeu era ir para tua região, cara, São José dos Pinhais. Aí foi muito engraçado, ele foi perguntar do vizinho e tudo mais e tal, eu falei, irmão, eu não faço ideia, porque eu nunca vi o cara, <risos> não faço ideia. Mas assim, ó, ele nunca me encheu o saco, porque eu também nunca vi e tal, não tem essa, né? Sim. Aí ele foi perguntar para outras pessoas mais lá e tal, e cara, foi engraçado. Foi engraçado demais. Mas deixa eu ver aqui o outro que também falou. É, Neife Laden, enfim, desculpa se não está certa a pronúncia, excelente trabalho, excelente pessoa, comandante nota 10, que Deus o abençoe hoje e sempre. Ah, Eduardo Rodrigues, comandante, quero agradecer publicamente tudo que você fez nos momentos mais difíceis eh, que passei, só gratidão, Isso aqui é Eduardo Rodrigues. Eu não esperava menos, Eduardo, do que o, o Leônidas está se mostrando aqui na, na nossa live, aqui, no nosso podcast. O cara né, não teve um. Eu ofereci 50 pila no, no, no Pix e não teve um todo para falar mal. pediram para aumentar, pelo menos. Mas aí 200 contas é sacanagem, né? É sacanagem, sacanagem. Até eu vou entrar ali e vou comentar, o Pix vem para mim mesmo. Uh, mas assim ó, Eu quero agradecer imensamente Aqui a participação de Leônidas uh, Nosso convidado né, Não menos importante Também quero agradecer A todos que estiveram aqui Interagindo, ouvindo, brincando né, uh, Certeza plena e absoluta Que uma galera xingou Mas ninguém externou isso aqui né, Mas uh, Olha lá 200 ainda dá tempo, já tem. É insistente o Anderson, olha lá. Então, quero agradecer imensamente a vocês, porque é muito trabalhoso, gente. Muito trabalhoso a gente executar tudo isso daqui, ó e não é só operação, não é... Quanto tempo, Leandro, que a gente está nesse namoro, entre aspas, aí para chegar na data de hoje? Eu acho que foi quase um mês, né? É quase um mesmo. mês. É, de convite, né? é. Então, assim, é tempo de Leone né, que ele fica respondendo uma pessoa ao qual ele não conhece. É um tempo que ele pô, precisa poder é, ter a confiança, né saber se presta, se não presta, para ele, então, dedicar o tempo dele em estar aqui. Então, gente, é muito trabalho. E a única coisa que a gente pede é aquele famoso joinha, likezinho aí, e se inscrever no canal também, porque a inscrição ela é muito importante para nós. Está aí Jacomel, que não, não nos deixa mentir. Também tem o um canal dele aí no YouTube. Então dá aquele voto de confiança para nós e se inscreve no canal, que isso é importante. Vocês vão começar a acompanhar o canal. Eu estou aqui numa pegada de QRA Imperador, trazendo muita gente braba. Leônidas foi mais uma. Aqui que estava, que está ainda, né? Jacomé, vou puxar suas orelhas. Você tem que estar aqui sentado com a gente também. É, eu quero trazer muita, muita gente. Em, em breve fica um spoiler ali. Ainda esse ano, é, o chefe maior que tem aqui do nosso estado, né, é, independente de posicionamentos políticos, mas governador governador Ratinho Júnior estará presente aqui também, então não é fácil gente, o que a gente tem que é, enfrentar de burocracia para poder é, chegar num ponto de estar tá conversando seja lá com quem for, então eu agradeço imensamente a todos que aqui estavam, a todos que aqui estarão ainda e também ao Leônidas Comandante Martins, meu muito obrigado Leônidas. Valeu, valeu, obrigado. É, eu falo que não é fácil porque é, eu estou de férias e hoje eu acordei às sete horas da manhã para é, organizar né, a minha sala aqui, para fazer um, um local aqui apropriado para para mostrar né, um pouco do nosso trabalho, um pouco do, do que a gente faz aí. E, e isso é muito importante. Né? Eu digo que é, as mídias aí uma mídia alternativa é, a imprensa propriamente dita, é, é, mostra no, o nosso trabalho aí e, e questão de transparência né? até por por questão de princípios da administração pública de você mostrar né é, ser transparente aí com, com o que você é, faz na, na, na administração pública então é, para mim foi uma, muito bom aí uma gratificação muito grande é, ter esse convite por, por parte do, do, do econ podcast aí ou, ou da tua pessoa aí que fez esse convite aí para mim mostrar um pouco do meu trabalho um pouco do meu município um pouco da minha instituição de segurança da minha vida particular que está escrito lá que, quem que sou eu na verdade o que que eu fiz na minha vida e, e como é que eu cheguei até aqui então quero agradecer é, de antemão aí e ficar à disposição, venha apareça em Paranaguá, isso vai ser bem tratado e bem, bem cuidado, pelo menos, com a segurança pública, e quando tiver uma oportunidade, eu vou, vou até a capital, e vou até o estúdio, para a gente conversar um pouco mais, aí levar uma lembrança para você do nosso município e da nossa corporação. Ô, Leonardo, muito obrigado, irmão, estamos juntos, hoje, sempre. É, todo mundo aqui, eu sempre digo assim, ó, todos que já participaram aqui do podcast, ela começou é, falando sobre e-commerce, investimentos, bitcoins, bolsa de valores, negócios, enfim, todavia é, era um assunto muito restrito, muito fechado, muito chato, então eu resolvi então, abrir o leque disso, né? e aí começamos a trazer outras personalidades, então quem quiser saber as personalidades aí, eu convido a olhar o canal e tal e realmente todos que aqui tiveram é, saíram daqui e eu digo todos mesmo e olha que todos é uma expressão muito difícil todos que aqui tiveram saíram daqui é, como amigos né frequentando aqui a casa né na verdade era outra casa agora não essa então seja pessoas de fora do nosso estado de nossa cidade como Leônidas e a maioria de vocês aqui estão em Paranaguá agora, uh, e os eventos que a Ecom Podcast fazia era justamente para essas pessoas. E digo eu aqui, já falei em três episódios, esse está sendo o quarto, em novembro, se Deus quiser, e eu ainda estiver aqui uh, em vida, nós faremos um evento para as pessoas que participaram esse ano. Faremos um churrasco no mesmo molde que foi feito dos primeiros eventos que é o Churraspode, onde todo mundo vai confraternizar junto, né? e aí são policiais do BOP do Rio, são policiais federais, eh, delegados, eh, se possível for autoridades, como eu já relatei aqui, governador Ratinho Júnior, enfim, estará eh, todo mundo junto, e em algumas situações, né, eh, eu vou ainda pensar como fazer isso, eu vou abrir vagas, claro, vai ter é, ingresso vendido para que as pessoas que aqui estão acompanhando o podcast que sejam inscritas, possam adquirir seu ingresso e vir participar né, dessa situação é, poxa, em um dos eventos, salvo engano foi o segundo é, churraspô de Leônidas nós tivemos Jennifer Maia, dona do Cinturão UFC delegado Tito é, Ed Monstro é, Vanderlei Silva é, não né, preciso nem falar, né, gente que gosta, gente que odeia, enfim, é, todo mundo interagindo junto, foi top demais, e tivemos aí pico de 400 pessoas no evento. Então eu pretendo fazer alguma coisa do tipo, porque é, dá oportunidade, é, não só das pessoas estarem aqui nesse meio frio, né, que é o digital, mas poder estar tá todo mundo junto e misturado, trocando ideia com aquelas pessoas que muitas das vezes, é, ah, o comandante e tudo mais, é, o comandante, mas muitas das vezes pode não ter aquele acesso tão rápido e tão né, é, é, físico, presencial, próximo. Né? Então, é uma das propostas que eu tenho aí, é se você já é um dos convidados, Leônidas. Certeza, não. vamos estar sim, com certeza, para mim vai ser uma honra. Aí, é, eu digo que você conhecer pessoas é faz parte da, da, da história da sua vida, né? Você se adquire conhecimento, se adquire experiências aí é, impagáveis, né? Não tem preço. Você conhecer uma pessoa igual o Anderson Silva, o o nosso lutador de MMA aqui do Paraná, cara, é uma coisa extraordinária. O que ele viveu, o que ele passou ali, impagável. Ninguém vai conseguir demonstrar isso. É, em, em livro, não vai conseguir demonstrar é, isso num, num, numa televisão é, a experiência que ele tem é, é só ele que teve e ele vai conseguir replicar para você ali, e você vai conseguir adquirir aquela, aquele conhecimento então é, é muito gratificante isso daí com certeza, então galera é isso aí meu muito obrigado a todos vocês, se inscreve no canal, dá aquele joinha, entre aí na descrição do vídeo, temos lá é, parceiros com emagrecimento, se você precisar emagrecer, com saúde, temos lá, se você quiser mudar de vida, a, a vida financeira, a parte de marketing digital, com curso gratuito, não é uma aula, é um curso gratuito, e temos também a é, faculdade de segurança é, pública, também está lá para vocês, tá? Então, quem quiser evoluir, adquirir conhecimento, que nunca é demais, seres humanos eh, estão aqui para isso mesmo, senão é apenas um peso no planeta Terra. Então, do mais, gente, fiquem em paz, uma boa noite.